Sejam bem-vindos a mais um podcast Futrica! Mentira, caralho! É o um podcast VD! <risos> é o um podcast VD, gente! Uma nova temporada se iniciando! Eu sou o GB, que participei do França, participei também de Nova Zelândia e estou aqui junto com a Bia, que participou de Amazonas, México, Bali... Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui para falar dessa temporada nova, para contar sobre os meus flops e o que, que eles podem esperar desses poderes. E Estou muito animada, adorei o cast, vai ser muito gostoso. E com a gente também tem o Gustavo, de Serra Leoa e de Bali, parceiro. Oi, gente. Cheguei o flop em pessoa mesmo, nunca consegui fazer nada. Mas eu tô animadíssimo de chegar agora nessa nova temporada pra fazer um podcast. Nunca gravei um podcast na minha vida, é a primeira vez, então bora lá, né? É virgem, é virgem. Eu sou virgem <risos> ainda. <risos> tô perdendo a é de hoje. E aquilo, o que a gente fez de podre pra estar aqui? O que você fez, Tia? Conta, conta aqui pra gente, que você teve três oportunidades para fazer merda. O que, que você fez? Eu fiz merda em todas elas, Não, mas eu acho que o meu principal erro, que, que seria relevante assim, para contato pessoal, foi confiar mesmo nas pessoas erradas. Né? Eu cheguei no F6 com uma pessoa que estava fora das alianças principais e duas duplas de cada lado. E eu tinha que escolher entre uma dessas duplas para seguir o meu jogo. E eu escolhi a dupla errada. Fui traída no F5 e... e saí. Foi isso, foi bem triste. Então, às vezes, a gente tem que estar tá prestando bastante atenção em quem que a gente está confiando. <risos> avada Nesse jogo a gente não confia, querida. Nem na própria internet para fazer uma prova. Você confiou num ser humano? Não, exatamente. Ainda não era qualquer ser humano, né? Eu, em vez de escolher ir com a Isa, que foi a suíte da temporada, eu escolhi com o Kaique, que é um grandíssimo vilãozinho. É a Kaique, né? Venenosa. Nada de novo aqui no... <risos> E você, Gustavo? Gustavo Ai, meu, um foi marido. pior ainda. Pelo amor de Deus, gente. Eu cheguei na final. E aí, em vez de eu responder o júri, eu surtei e fui comer um x-tudo bem gostoso. Olha só, lacrou. Deixei o júri lá, sabe, fazendo as perguntas. E aí, no final, fiz o quê? Ganhei zero votos no total. Então, chegou Ai, na final, lendário. responde o júri, gente. <risos> Essa é a dica que eu dou. Gente, a dica dele é muito mais útil que a minha, porque confie nas pessoas certas é, tipo, uma dica basicamente inútil. <risos> É, porque, tipo, quem você vai confiar na moderação? Quem são as pessoas <risos> certas. Exato, quem são as pessoas certas. Fica aí o questionamento. Ai, gente, eu acho que quando o jogo eu não fiz nada de errado. Aquela, né? Fui eu FB só não ganhei porque eu não quis. É. Porque eu não quis. Eu falei assim, ai, deixa pra quem tá começando, por favor. Fui FB em França. O que eu fiz de errado? Tudo, né? FB. Você <risos> nem tem chance de fazer. <risos> Agora... Nova Zelândia? Eu acho que até fiz o um jogo bom. Esse, essa moderação que eu não me reconheço. Me dá uma outra oportunidade, vocês vão ver. Tem 30 anos, eu sou mais aquela bicha maluca surtada, não? Que, que transa com os outros pra conseguir senha e divulgar coisa <risos> no, no Facebook. Não faço mais isso, não. Mas Ai, é gente, isso. Será que quando eles chegarem na ilha pode ser que tenha, tipo, alguém que eles têm que seduzir pra conseguir algum item? nada. Ilha da Tentação. <risos> Eu achei que, que... Um queria... que era survivor. Aquele sonho? Achei que era ah, survivor. Como assim você teve que seduzir alguém pra ganhar uma senha? Que ah, não sei. É, é que eu Assim, eu, eu tava solteiro na época, né? então eu ah. me diverti bastante nessa edição de Nova Zelândia. Homens <risos> e mulheres <risos> estávamos todos aí. Então, a tua última agradável ali foi. Ah, é? Por que não? Concordo. E o que, que a gente vai fazer aqui? Jogar alvo? Espero que não. Mas acho que vai acontecer, porque eu acho que quando anuncia o pessoal tá muito paranoico, né? A gente Ai, sempre fica vejo. muito nervoso. Qualquer coisa a gente já fala. Ih, olha o que falou lá no podcast. Sim, o Exato. pessoal, tipo, com certeza vai acabar relacionando as coisas que a gente tem informação também, né? Do pessoal que a gente já conhece um pouco, as coisas que linkam entre as bios deles, que a gente já sabe que eles vão ter em comum. Então não tem como o pessoal não ficar de olho depois no que for dito. Vocês acham que gente mais conhecida, assim, do mundo dos jogos, tipo assim, nunca jogou o VD, mas ela é mais conhecidinha, porque já participou de algumas coisas, e pá, viagem, qualquer coisa assim, eles acabam tendo mais alvo, assim, no geral? Eu acho que no geral, sim, mas eu acho que esse cast pareceu tão balanceado pra mim e como tipo os mais conhecidos do cast estão em minoria, mas não em número tão pequeno que eles fiquem tipo muito em evidência, eu acho que esse fator não vai ser tão importante. O jeito que as tribos estão divididas também parece que vai dar para misturar bem. O negócio do pessoal do mundo do, que já tá nos jogos é que eles já têm a malícia dos jogos, né? Então já já sabe como contornar bem essas coisas. É. É que sempre é. tem novato um também que surpreende, né? É, essa. isso é verdade. É aí que o bicho pega. Sim, Agora, eu tô achando que pra essa temporada vai dar um novato. Eu também tô achando. Agora, vamos. Antes, eu queria só fazer uma observação. Eu falei em off, mas eu preciso deixar registrado aqui que o Kaique falou que foi o Doug que fez essas artes, né? De divulgação. Doug, eu tenho que te falar, parceiro. Eu sou muito fã do seu trabalho, mas puta que pariu, você arrasou demais. As artes de divulgação de todos eles estão incríveis, tipo, num nível profissional, assim. Parece arte de, realmente, lançamento de, de programa de TV, sabe? De anúncio de, de cast de programa de TV. Tá muito, sim. sim. Isso é Bom, bem, verdade, tá bem e, lindo pra caralho. E o vídeo também da, da Twitch ficou incrível. A primeira Twitch contando a historinha do Paty. foi, tipo... Impressionante o nível de detalhes é, Tá lindo demais Tá muito emocionante de ah. ver, gente Eu tô achando muito lindo Tá fodíssimo Ai, meu Deus. Sabia que o VD tá, ia tá, tá. fazer o tema da, Do Ghost Challenge melhor que, o próprio, que a própria CBS Eu tinha certeza <risos> né? A gente sabe que a, a, o Survivor VD Ele aprimora E ele, ele vanguarda De twists que acontecem na TV, né? Total de forma Eu concordo 100% eu fico então... quieto porque eu não, não tenho conhecimento mesmo. <risos> Vamos começar a falar desse cast? Vamos. Vamos começar? Ó, a gente vai na ordem que tá no álbum, tá? Combinado. A gente Album, vai fazer... mas... Se tiver alguma minutagem, Kaique que lute pra mandar isso pra vocês. <risos> <risos> Ó, então, o primeiro que a gente tem aqui é o João Vitor Bibito. Ele... O, aquele nome em destaque, eu, eu imagino que é como eles querem ser chamados, né? Sim, eu acho que sim. Acho que e, é. Então ele optou por ser chamado de Bibito, ou seja, toda sorte de piada que eu possa fazer em relação a isso, ok? <risos> <risos> é uma escolha. <risos> Foi ele que pediu. Peraí, só um segundo. Eu tô esperando ainda chegar alguma coisa engraçada. Que passou. Desculpa Aquela. Não, não é isso. A minha, a minha cachorra queria sair e começou a latir loucamente. Desculpa, vamos lá. De, ó, João Vitor, ele tem 23 anos, é de Goiânia. E a frase que ele escolheu para... Olhos do texto, para destaque é... Pessoas que cometem injustiças ou destratam alguém com certeza vão para a minha lista. Eu, eu gostei, que, é, como é, que é aquele lá, o Death Note do, do Bibito? É, então, eu só achando que ele tá fazendo uma listazinha de morte, é que já é minha lista de compras, né, é que já tô na idade, da <risos> dona. <tô> <risos> Gente, já é eu adorei o perfil do Bibito, eu achei ele tipo, ele parece super bom aliado, ele diz que ele, que ele é estável e calmo, então eu achei tipo, que ele parece que é uma pessoa que vai se dar bem na tribo dele. Achei que o Gustavo ia falar, mas eu vou falar então. Aquela... Eu tô ainda aqui <risos> me situando ainda. Eu adorei, adorei. Achei esquisitérrimo que ele, ele já foi viciado em Transformice, que é um jogo de ratinho, gente, online joguem, porque é podre o jogo, mas é ótimo. Mas assim, ele parece uma pessoa que seria muito amigo meu eu fui fuçar o Facebook dele E assim, tudo todas, todas as coisas que ele curte eu já fiquei assim Parceiro Sabe, vamos tomar uma cerveja, nem sei se ele bebe é, Eu gostei Mas... dele também porque ele, ele conheceu o VD pela tribo falou e, e eu adoro o pessoal que é muito fã Que fica comentando Survivor Online Então tipo, já acho tudo Olha, eu gostei Sim. bem do perfil dele Ele parece uma pessoa bem calma e sweet, né A gente precisa de Sim. gente assim nos jogos Uma pessoa bem sweet eu vi que ele também já participou de um reality antes, né, chamado A Ilha. Não sei o que é esse reality, mas temos aí alguém que já tem alguma experiência com isso, né? Sim. Amigo, é do Rabo Hotel, sei lá, não é um negócio assim? É do Rabo, é Rabo, você nunca jogou Rabu? é muito bom esse joguinho. Eu fui viciadíssimo também, já adorei ele por é isso. <risos> mas então, ele não, foi, ele não era de alguma coisa assim, esse A Ilha? Acho que era, sei lá. Não sei, eu nunca vi esse A Ilha também, mas foi em 2012, já faz um tempo. E, o... e aí eu achei, tipo, demais também o que ele colocou como maldição que ele. A maldição que ele tem medo, que é de pessoas que têm nome de Matheus. De Matheus, é? Né? <risos> e tipo também a próxima pessoa e, obviamente, que chama Matheus, porque a moderação não ia perder a oportunidade. Óbvio, isso é, isso é incrível. Quem vai eu falar que do Matheus? Tavares. Quem é que vai falar do Matheus? É, bom, o Matheus tem 23 anos, ele é solteiro, ele é de Recife... Não, mentira, eu escrevi Hike, muito mal feito e... <risos> <risos> tá escrito Recife, mas é Hike. Adorei essa, essa coisa que, que ele falou de fazer Hike, eu adoro, achei muito legal. Ele disse que ele é meio surtado, então tipo, já dá, a gente já tem que ficar atento com isso. E ele disse que ele é amigo do Marcos Vinicius, por isso que ele conheceu o jogo. Mas só que não estava falando qual Marcos Vinicius, então eu não entendi. Amiga, como é que uma pessoa que faz reiki, ele, ele, ele é surtado? O reiki que é uma que coisa é espiritual hake, de gente? energia? É uma coisa de energia espiritual, uma coisa trans, transcendental. O um garoto é surtado? É então... energia que ele passa pra essa gente. <risos> <risos> ele é um reiki surtado, gente. É uma inovação, você não está entendendo, é. É, Ó, eu não sei, eu não entendo como. Eu, tipo, o Hike é tipo um negócio que você fica com a mão muito perto da pessoa, só que não encosta, não é? Isso, é exatamente isso. Ó, e só pra falar também, pra gente preencher né, a fichinha dele que a gente falou do outro, vamos falar desse. Ele tem 23 anos, é do RJ, ou seja, tá na panelinha. Jogo pro ar, vocês que sabem. Fica a aí no esse questionamento. É... A... Que eu sou dessa panelinha, né? Eu morava lá. Aqui. A... a frase é acredito que criamos nossa destino e manifestamos nossa realidade de acordo com nossos sentimentos. Ou seja, fuma maconha, eu amei. <risos> eu amei. Eu é Temos um maconheiro tá aí no cast, né? Gente, já eu... o fantasma dele, a maldição dele é que ele se acha tóxico. Tipo, foi essa a interpretação que eu tive do texto dele. É. Eu também. Poxa. É. Mas aí já é pode se resolver. Terapia? Tá aí, ó, o um novo ciclo 2020 começando agora. Isso, Matheus, não seja igual os outros Matheus na vida do Bibito. <risos> não seja, Matheus. sou. Da cura que ele precisa. Matheus Belo tem que pegar o Bibito, transarem, vão os dois, é. vão, transa horrores, transa, transa, transa, transa, transa, e aí fica todo mundo bem. Quebra dois, duas maldições? Duas maldições. Duas maldições. É, eu não vejo, literalmente, eu não consigo pensar em nenhuma outra saída que possa atingir esse objetivo, além de, dessa que o GB falou. Eu acho que vai ter que acontecer. Eu acho que tem que acontecer esse match do Matheus com o Bibito aí, ó, para acabar com essa coisa de Matheus. É o trauma do Matheus que vai acabar. Sim, e aí o Matheus também vai parar de ser tóxico e vai ficar todo mundo feliz. Mas agora o Matheus sendo uma pessoa surtada Entrando no Survivor Temos aí algo que pode esperar o quê? Exposições, se Deus quiser Puts, esse é muito E aliás bom. Esquisitérrimo, né? Porque ele também é uma pessoa que a gente não conseguiu ver O que, que ele curte no Facebook Que tem tudo bloqueado Ou É quê? verdade de surtar, né? Tem tudo bloqueado Tá escondendo o que, querido? Você faz tráfico <risos> de criança? O que você faz? Conta aqui pro <risos> padrinho Tô brincando, ele faz reiki ele eu não é, quero, sei lá, me envolver com esse tipo de energia. Aqui, ah, tô brincando! No Star, vamos pro próximo que eu acho que eu tô um pouco estrangido. <risos> o próximo, Vai, vamos pô. ver. O próximo é Giovanna Cavalheiro, não tem tenho apelido. Ela tem 22 anos, é de Londrina e faz ah, psicologia. Tá aqui aqui Olha, do lado! É só pertinho de você, GB. Ela se acha que vai ter uma personalidade muito intensa, né? Então, ela também diz que é muito companheira, engraçada e espontânea. Alguém que eu amaria ter como uma aliada. Geralmente, Total. pessoas assim, são bastante extrovertidas. Bem fácil de se conectar com as pessoas, né? Ela também é muito viciada em BBB, ama BBB e outros tipos de realities. Conheceu a franquia através de alguns amigos, né? E ela se acha uma pessoa muito estratégica, que ela quer focar numa estratégia no Survivor VD, né? Então, eu acho que assim, uma pessoa que é aliada, ela é super espontânea, extrovertida e ainda é estratégica, é uma melhor pessoa que eu já ia me grudar ali no se eu estivesse jogando. Eu acho so, que ela simplesmente perfeita. Ela eu eu acho ela simplesmente boa. perfeita. Ela é minha favorita disparado, personalidade intensa e, e, e tipo muito fã de reality show. E aí ela ainda tem o tipo, mesmo medo que o meu, que é de altura. E ela ainda tipo, ela tem os ainda... dias de frio, que tipo eu odeio frio. Eu achei assim, eu e a Giovana me senti muito próxima dela. cabeça, eu não gosto de frio. Quem que gosta de frio? Frio é frio, é tipo é ruim. Nossa. Isso. Bia, você tem que sair do podcast? Ah, Isso, gente, tem que sair do podcast. <risos> <Não>. <risos> e, tipo, a maldição é... de Giovana, cara, é que ela tem medo de traição. Putz essa é uma maldição que não é muito boa nesse jogo é. porque né é. só o que acontece nesse jogo é traição, então vamos ter que tomar cuidado aí né Giovana com quem que você Agora, conversa e a Giovanna tem uma coisa muito maravilhosa que quando você lê a frase dela que é sou intensa, sincera, áspera mas companheira você entra no perfil dela, ela curte uma das melhores páginas, que aliás, quem não curte, curta. Ela curte uma das melhores páginas que eu, eu tenho pra mim no, no Facebook, que é Brasileiros ensinando as coisas para especialistas no assunto. Então, é <risos> eu, ó, eu, eu olhei essa menina também. Essa menina, ela vai fazer amizade com o Mateus, obviamente, porque eu já, já quero chipar amizades, entendeu? Mas eles estão na mesma tribo. É, né? Olha, já tá falando que não, eu não, mas não interessa. de baú, né? Não, mas não interessa, pra mim eu caguei, eu faço amizade com todo mundo, gente, isso aqui é isso Eu só transava não, com o que eu bem Aquela. É uma... <risos> Quem não vê tribo não vê coração. Exatamente. <risos> mas ela é maravilhosa, sem defeitos, eu concordo totalmente com a Bia e com o Gustavo, gente ai pronto, já temos o um novo crush da temporada a queridinha da plateia tá aí, ó. é a nossa fave, né? <risos> tá linda, Gio agora eu que leio a próxima, né? sim é. então vamos lá temos aqui a Renata Janis é Janis ou é Janis? é não sei acho que é Janis é Janis? É Renata Janes, 37 anos, de São Paulo. É, B do campo? São, são Bernardo. Bernardo. São Bernardo, é, que estava abreviado. <risos> <quando> eu, <risos> fui, eu não a réplica. E a frase da, da, da Rê é... Eu amo o jogo. Meus participantes favoritos são sempre mais malvados. Ou seja, já tem. Tudo! Já amei, bom. Já amei. Eu amo. E essa, e essa foto eu dela a foto dela de divulgação que parece a Sandra, só que branca né, que é a Sandra na verdade latina. Mas tipo assim, com o bonézinho e o cabelo do rabo de cavalo, eu olhei a foto e falei assim, gente, Sandra! Gostei, é. tipo, ela tá meio a de gente. buff também, realmente parece que ela vai começar a jogar Survivor né, ficou boa uh -huh. essa eu hum, Também amei, ficou ela tá tudo. com uma cara super... Olhando pro horizonte assim, decidida no objetivo. Gente, eu amei a pose dela. E ela é outra mulher de personalidade forte Igual a Giovana, ela, tipo, comentou Que tinha personalidade forte Mas uma coisa que ela, que ela falou, que eu gostei muito Da bio dela, foi que ela tem Realmente interesse genuíno nas pessoas Então que ela é sociável e tal Mas, tipo, porque realmente ela gosta de conversar com todo mundo E saber o que as pessoas têm pra dizer E, tipo, achei Bom, porque é uma É uma habilidade muito útil em Survivor, né? Amiga, e ela Ela tem como hobby que dar legal. tiro você tem noção Gente, uh, ela dá Você tiro. ela que juntar com aquela outra menina rompompom? Putz, oh, oh. amiga, ela dá tiro. Você tem noção eu, só, eu só dou tiro pra roubar. <risos> não, ela tá matado, tá, ela não. dá tiro como hobby. Eu achei tudo, achei ela muito empoderada. Mas eu achei tipo é... meio pesado o negócio dela da véspera de Natal, né? Tradicional. Eu achei também, viu? Quer explicar, amiga? Alguma. Ah, porque ela falou na... na bio dela. Peraí, deixa eu achar o texto, porque eu só anotei. Eu vou resumir, ela é filha do Isso. Gugu, gente, e o Gugu morreu. <risos> tô Ai, não posso olhada disso. Será que o Kaique corta? <risos> Ai, eu vou embora no podcast. Ai, tô muito <risos> arrasado. Calma, peraí, eu não tô conseguindo achar <risos> o texto dela para explicar melhor. Vocês estão com o texto aberto aí? Oh. Ela sofreu uma perda terrível na véspera né, de Natal. É, mas ela também não contou com mais muitos detalhes, né? Não, ela não colocou mais. E ela tem 37 anos. O que vocês acham, tipo, ela é a pessoa mais velha do quarto? Você acha que ela vai ter dificuldade de se interagir com o resto? Acredito que Amiga. não, por ela ser bem social, como ela disse, né? Então, eu ia falar, eu acho que não, mas aí de repente eu entro no perfil dela, ela só tem três pessoas adicionadas. Como assim, só três pessoas? Em comum, assim, que são dos jogos comigo, três pessoas. Danilo, Vinícius Eduardo, assim, eu acho que ela vai ter uma dificuldade, porque ela tem cara de que não fica no Facebook o dia inteiro. Entendi. E tipo, hum. o jogo já começou faz umas duas horas e ela só tem três amigos em comum com você, sendo que você é, tem exatamente. seis Exato. pessoas do cast que você conhece. E essa é a hora que você faz umas alianças muito fodaças, entendeu? É, eu não tava... Assim, Renata, tipo, talvez se demorar um tempo mais pra você se adaptar com o ritmo do jogo... Não se preocupe, porque quando eu entrei no Facebook, eu não entendia meme, então as pessoas estavam conversando entre si, eu não estava entendendo <risos> o que eu estava falando. É, eu não sabia mexer, tipo, não estava entendendo nada. Eu não estava online no, no, na primeira noite da minha temporada. Então, tipo, mesmo que o pessoal fizer alianças fortes essa noite, você tenha que correr atrás, não desista. Use sua personalidade, seu interesse nas pessoas e, e, e vai no seu, no seu ritmo. É, seu uma simboda que eu dou pelo menos nesse tempo que você estiver jogando, são 39 dias, se eu não me engano, né? É... Na vida é... real, é um Não, mas mais. eu acho que eles também estão fazendo 39 dias, se eu não me engano. É, tudo. Ia ser é... legal isso, eu não tô sabendo. Mas assim, Renata, dá, se dedica um pouquinho mais no Facebook nas relações com as pessoas, assim. Porque o, a estratégia do VD não é só falar de estratégia. Uhum. É, a, a, os é laços conversar. que você faz é, são os laços além de estratégia que você faz a confiança se dá a partir do momento que você conhece o outro né eu olha amiga a, o que eu fazia quando eu tava no VD eu ia no banheiro escondido no trabalho pra conversar com os outros hum, hum, hum. era triste mas era algo que a gente tinha que fazer, entendeu eu tinha que manter aquela conexão com a pessoa para ela manter a confiança em você porque a paranoia no jogo ela vai pegar a gente de um jeito que é, é impressionante eu conheço gente que pagava a irmã para fazer isso <risos> vou citar nomes e urinibem né? tô brincando, moderação <risos> tô brincando, gente mas é isso, né vamos para o próximo? ai sou eu, né? É, ela... a próxima é a Joana Ela tem 27 anos Ela é de Salvador Ela diz que ela é muito comunicativa E que ela lida bem com pressão é, e, que, e ela diz Que o fantasma dela Que por ser ela, seria o irmão mais novo E a Nossa. frase dela é Ah não, GB, lê você a frase Que você lê melhor Apoiar meus aliados E depois <risos> que aconteça Putz, que a frase Joana se ela se todo mundo pular da ponte, ela vai atrás. Vai atrás é... pra defender os aliados dela. Eu coloquei assim do lado da minha do lado da minha anotação boron Infelizmente eu não senti muito fôlego da Joana e vocês. Também não, amiga. Assim, ela tem ela Acho conhece meme. Bem. Ela conhece meme, ela é super militante, né? Ela é resistência. Tá escrito uhum. na foto do perfil dela. Eu leio ela... a foto dela. Sim, ela está é escrito na foto do perfil dela. E assim, é... ela já tá adicionando muita gente, já tá com. Ai, então tô... Quando eu digo adicionando, galera, é plateia, tá? Eu tô <risos> um, não precisa de Loja de mim. Mas o pior é que eu tô vendo aqui é só plateia mesmo. Parceira, adiciona participante. Foca no participante. Plateia eu tô vendo aqui é só esquece. plateia. É só plateia. Plateia a gente só ganha suíte. A gente tem que ganhar jogo. Então, assim, ah, eu acho que ela pode ser um, uma, uma boa... Como é que eles falam? Que é a showgirl, né? Que é a entertainment. Sei lá, foda-se. Gente, tipo, é ela mesmo. acha que ela, vai dar, que ela vai dar bastante gosto para a plateia? É, eu, tô, eu tô, tô não falando inglês porque eu não sei. Ela o que dizer. parece ser bem social, sabe? Aquela pessoa que consegue conversar de tudo com todo mundo. Sim, bem fácil tá. de se conectar. E que manda meme legal em votação. <risos> o principal, o importante é mandar o um meme legal em votação. Mas tu, eu concordo vai com a Bia. Conseguir bastante, bastante, como fala, é nome de episódio. É time. É nome de episódio. É <risos> time. Não, mas eu concordo com a Bia. Ela tem que dar uma, uma levantada nessa, nessa firmeza dela, porque o texto dela também não, eu fiquei um pouco perdida, amiga. É, não deu pra saber, tipo, que tipo de estratégia ela vai usar, se ela conhece o jogo, o que, que ela tá pensando em fazer, como que ela vai lidar com as outras pessoas. Então, eu achei um pouco fraco. É. é. Será? Ela é amiga do Guilherme Telles, né? É, do, do O Guilherme, Guilherme jogou a minha temporada, né? E ele foi pré-merge, então... Uhum. Nossa, adorei a positividade. Então, <risos> né... Não, esse, ela só conhece Survivor atras, através dele, foi isso que eu quis dizer, tipo, não sei o quanto que ela conhece de Survivor, porque não tá escrito, né, na bio. Aliás, não tá escrito em nenhuma bio sobre isso. É verdade. Isso. E quem é a próxima? A próxima é a Aline. Próxima! A próxima Lini Santos, entre parênteses, Li, eu acho, né? Aos 27 anos, ela tem 27 anos, é de Dourados, em Mato Grosso do Sul, tá namorando e faz e formou em pedagogia, né? Diz ela que ela tem uma personalidade muito tranquila e é super amiga e defende super os aliados dela, defende super quem gosta. Então, né? Se alguém for aliado dela, ela vai atrás, vai junto e a Deus dará quem vai parar. Ela é taurina também, gosta muito de comer e além disso pratica bastante esporte: futebol, vôlei, basquete. Ela conheceu o Survivor VD através de Alessandro. Não disse qual Alessandro, espero que eu conheço um só, que eu não sei quem era. Eu e ficou muito ansiosa bom. com o convite. Ficou muito empolgada com o convite para esse jogo, gente. Ela disse que espera fazer novas amizades e criar laços muito fortes para sobreviver o maior tempo possível aqui dentro do jogo. Então eu acho assim que ela está muito animada mesmo de estar tá entrando nesse jogo e de vai tentar de tudo para chegar longe o mais possível nesse jogo. Eu acho que sim, ela veio para... Mostrar que quer jogar. Ah, eu adorei a Aline. Ela fala que ela é ansiosa e competitiva, mas que ela faz terapia. Achei perfeita. Já se <risos> adiantou. Já viu o problema lá na frente. Já tá pensando na solução. Achei tipo, muito foi, estratégica. Já... E taurinos são ótimos aliados. É... Eu, eu, eu, eu, eu jogaria com taurinos de novo. E ela falar que defende aliados. Eu Se eu tivesse lido essa baia, eu teria me interessado bastante de me aproximar dela. Sim. Ela disse também que a maldição dela é lembrar de um amigo que só fala sobre morte e que ela não gosta dessas coisas de energias ruins. Mas Ufa, ela é meio gosta, né? Ela, tá no, é... ela não tá no mesmo, na mesma tribo que o menino do, do rei. Então, mas ela é meio roqueira, né? Por causa oh, dessa Rick? foto? Da foto, eu tô vendo as coisas no Facebook dela. assim, Ela tem uma cara de roqueira de São Paulo. Ela, é ela São tem Paulo. uma cara de é... roqueira. De é de, não, não, é de São Paulo, pescado. mas ela tem, roqueira, ela tem cara de roqueira que vai na, na, na, na galera do rock, sabe? Ai, entendi, amigo. Sim, ela gosta de Lina Simone, já amei demais, entendeu? Ela é uma pessoa super, hiper, meiga, tranquila, mas se me tirar do sério, aguentem. Ou seja, a, a pessoa que vai estar <risos> na primeira vez que for votada, eu já, já vejo isso. Já vai ela falar que vai... assim, fui traída? Exato, Tra traída aquela com H no final. É. <risos> Logo eu. Logo eu. Ela disse que ela é super tranquila e agora a gente vai ter que ver se tipo a bio dela tá falando a verdade ou se a análise do perfil dela tá falando a verdade. É, a Aline, ela gosta de Clarice Falcão, né? Assim, eu tenho uma coisa para mim. Quem gosta de Clarice Falcão tem um quê de interpretação de ironia. Que eu já Sim. acho incrível, porque a pessoa entendeu algum recado, por mais que não goste da música, mas entender a letra daquilo ali, sabe? Sim. Eu imagino que ela deva lançar uns um shades por aí. Tomara, tomara que ela faça isso, tipo, só nos confesse dela, pra ela não se queimar com os outros jogadores, ah. né? É, isso, é verdade, é, isso é, verdade. é verdade. Então, preste atenção, todos os cheideiros que quiser... Não que a gente, porque a plateia não quer ver vocês jogarem pra plateia, mas tentem jogar pra plateia sem acabar com o jogo de vocês. É, não, claro. pode jogar. Jogar cheio de fazer parte. Às vezes, vira até uma estratégia de pressão psicológica. A gente teve participantes que faziam isso. Não vou falar de forma brilhante, porque né, cada um tem sua visão sobre isso. <risos> Mas, tipo, sei lá, né, tem que estar na terapia. Mas tipo assim, que funcionou, entendeu? a pessoa avançar e ir longe. Puts, né? Kaique, pressão psicológica. É, Kaique, porra. <risos> <risos> Vamos pro próximo? Let's go. Então, temos agora... Perdão. Temos agora, Joserias Júnior, de 24 horas, Recife. Primeiro que eu já quero falar, parênteses aqui. Já amo o seu sotaque. E eu nunca nem ouvi sua voz, tá? Porque o sotaque de Recife, pra mim, é uma coisa... Ai, Marcelo, tá bom, desliga esse podcast que eu vou falar. Para <risos> agora! É agora que vem. Nem sei quem é o menino. Joserias Júnior, ele diz... Social, social e mais social. Survivor não é um jogo solo. Ou seja, ele vai participar de esporte fino, né? Aquela é é? <risos> Publicidade e propaganda, ou seja, é né? Um grande mentiroso. Não, ele, ele fazia publicidade e propaganda, mas aí depois ele largou e foi fazer direito. O mais mentiroso ainda. Cuidado, galera. Ah, não, mas ele Cuidado, é do galera. Tá Tô trabalhando bem. na defensoria. Ele é do lado bom, é do bom da força. Ele votou, no. Ele, o Josenias, ele votou primeiro no Ciro e depois votou na Haddad. Só quem fez isso era a bicha padrão do Twitter. Será que tem pode ter cabeça? Eu vou procurando aqui. Ai, Bom, puta ele, ele trabalha na defensoria, que eu achei tipo perfeito, maravilhoso, sensatíssimo. É, quem trabalha na defensoria tem que ter bastante contato no dia a dia com as pessoas, então ele deve ter alguma facilidade de comunicação. E ele também é fã de Harry Potter, que é bem legal. É. Ah, é fã de Harry Potter, fã sei, da Marvel. De Harry Potter, não, mas tudo bem. Ele curte uma Nossa, página amiga. que é muito. Ele curte uma página não. que chama a página assim. Eu odeio a UFPE, que é federal de lá, e vou matá-la. Vilovers, <risos> <risos> oh, te amo tanto. Que pessoa que faz direito se sente assim em relação à faculdade. E tipo, ele disse que quase morreu duas vezes, gente. Intenso. Nossa, por que eu será? Eu vi que ele disse que ele é muito introspectivo, né? Ele evita muito falar com pessoas desconhecidas. Pra quem tá entrando num jogo social, isso é, é um pouco preocupante, né? Não faz sentido ele falar social, social, social e falar que é introspectivo, né? É, cara? já pegamos uma é. mentiroso aí, ó. É. é. Às vezes ele vai ter, tipo, muita dificuldade de falar em grupo, mas no um a um ele pode ser que ele seja bom. Ah, é verdade. Mas será que ele vai ter tempo para isso? Porque se ele trabalha numa defensoria pública, né? Ah, mas, bom, aqui em São Paulo, para trabalhar na defensoria pública como estagiário eram quatro horas por dia. Não sei como Nossa, é que é em Pernambuco, de... mas aqui era só quatro horas, então acho que era tranquilo. E dava para ficar no celular. Ah, <risos> Eu não sei em Pernambuco, mas aqui dava. Outra coisa que eu gostei muito do perfil dele foi ele falar que ele é muito perfeccionista e racional ao mesmo tempo uhum. Então, assim, acreditou que ele vai ser uma pessoa bem estratégica no jogo Também achei, ele disse que o forte dele é estabelecer vínculos Que tá um pouco ligado àquele negócio dessas relações um a um, né? Mas ele disse que, tipo, o fantasma dele é publicidade Tipo, eu achei assim, <risos> um fantasma bem inofensivo, né? Acho que ele é monogâmico. Aquele dela <risos> tá história que já falando, do que a gente tá falando. Não tem nada a ver com o resto do. <risos> Let's próximo. Sou eu agora, né? Uhum. O Leonel tem 35 anos, ele é de Maceió. É, ele disse que é calmo, porém que é competitivo e que pelo texto dele a gente vê que ele tá disposto a mentir. É. Ele, tá, ele falou uma coisa muito interessante na bio dele, que foi o primeiro a falar que ele tá muito disposto a se dedicar em provas. Então, ele é. foi o primeiro a perceber essa parte, né? E Então, acho que ele vai ser, tipo, muito vantajoso para a tribo dele. E depois, como um fantasma, ele fala que ele não tem. E ele dá, tipo, uma lição sobre inteligência emocional. O Leonel, tipo, chegou Gente. com a vida adulta, tipo, impecável. É, adorei. A gente tava precisando. O Leonel Sim. era aquela pessoa que a gente precisava, mas não sabia. Amiga, e você <risos> Bem, vê as fotos entendo. do perfil dele? Você vê as fotos do perfil dele? É tipo assim. Ele parece uma pessoa toda legal, sabe? É toda legal, assim, tipo, uma vida muito legal. Eu amei! <risos> é, uma, é uma energia Eu muito tenho, boa. Tem bastante por... cachorro no perfil é, dele. Por mais que ele curta Yuri Fernandes do Big Brother, né? Que a única coisa que eu curto do Yuri Fernandes, que foi depois pra Fazenda e tal, é que ele participa, é a, a, a, o vídeo vazado, né, a, a pirocona. Eu não a sei, não. Bom, eu não sei. É. Não, mas eu, ele é eu, fã, eu, eu, fã de Las Bibas foram Vizcaia, então assim, eu te chamo de paixão, Leonel. É, eu achei o Leonel ótimo, eu realmente gostei bastante do perfil eu dele, achei de diferente. É que a gente que tem 30 ah. mais, curte Las Bibas Foram Viscaya. Eu realmente achei que isso é uma coisa que, que me chamou atenção nesse cast é bem mais velho do que a maioria dos casts de jogo e, online acho que é. vai ser tipo, muito boa essa temporada Ai, eu, eu tô, tô com muita expectativa também eu tô adorando também, aliás, só pra falar a frase dele, né, porque a gente tá falando de todos Sim. sou muito competitivo e não gosto de perder me esforço <risos> ao máximo <risos> <risos> isso é uma frase de crossfiteiro ou de coach, tô brincando fica aí no ar <risos> Eu gostei também bastante do, do perfil dele. Diz ele que é uma pessoa muito confiável também né, na vida real, porém tá disposto a mentir. Ah, aí fiquei no porque quando ele tá falando a verdade ou quando ele tá mentindo, né? É, ele fala ali de pressão e adversidades que fazem parte do trabalho dele. Então não assusta. Se não assusta, meu anjo, você tá no lugar certo, né? Tá no lugar certo, exatamente. Infelizmente eu fico assustadíssima, sem condição nenhuma de reagir. A impressão para mim é uma coisa que acaba comigo, credo. <risos> três mortos. E aí isso? a gente não nada, sentindo assim, a pressão daqui. Amiga, ah, aí a gente volta tá pro início do podcast. Assim, o que, que vocês erraram, nós três? Isso, exatamente isso. Descobriu o nosso erro agora aqui, ó, fazendo esse podcast. Só as pessoas sem inteligência emocional online. <risos> <risos> Vamos pro próximo agora, então. Porque Leonel, eu fiquei impressionado com. Olha, eu queria ter essa inteligência emocional dele. Porque puta Você que pariu. Eu tô. Paran. Olha, Gustavo, fala, fala. Leonel? <risos> fala. Para agora, eu sou comprometida. É sério, Vamos lá, Fernanda. Nada aconteceu aqui, Sim, eu quiser. Fernanda. Gente, Fernanda é a próxima. Tá, Fernanda Boze, você, você não sei falar, mas eu já adorei. Ah, sobre... Tem 25 anos. É de Brasília, em Distrito Federal. Ela é autônoma, né? Trabalha como engenheira autônoma. Ela é muito comunicativa e diz que se acha que os amigos dela não acham ela muito fofa. Porém, ácida. Então já temos aquela pessoa que vai jogar alguns shadezinhos ali na votação, né? Amo. Uhum. Ela diz que gosta muito de desafios e que se sente muito valorizada quando resolve algum problema que as pessoas não conseguem resolver. Além disso, ela ama podcast, então espero que ela vai ouvir isso aqui inteiro. ou vai ouvir já todo mundo. GB <risos> chegou a trinca. hora do jabá. Chegou só, uau, uau, um momento, e... galera. Toda que a página do não, tá? e do frutinho. <risos> Toda quinta-feira, Fernanda, coisa. por favor. Que eu amei no perfil seu, Fernanda, que você falou que você gosta de tomar banho somente de luz apagada. E eu amo tomar banho de luz apagada, é muito é, bom. Dá uma, dá uma calma, dá uma coisa assim. Ai, ah, ah, não sei, é uma delícia. Experimento tomar. Eu testei esse negócio de banho de luz apagada recentemente, que a Rafa falou também a história. E eu tentei, não gostei, achei muito, não, não achei, não gostei. Não é? Ai, não achei legal a eu... história de banho, não sabe apagando. Esse negócio de, de banho, eu vi na Júte última vez, que ela falou assim, você já sentou no box enquanto que? tomava banho? Eu sentei. <risos> eu já sentou se tipo, pra chorar, sabe? <risos> eu, é, aquele, eu sentei, peguei micose, eu tô brincando. Não, mas é. eu... Bicho, eu, eu adorei a experiência de sentar no chão. do. Mas vamos voltar menina? Gente... Vamos, vamos! Ai, de vamos, super! A Fernanda. Fernanda, mas é que a Fernanda é super interessante. É, Aí as é, coisas da é. vida dela dá vontade Sei. de discutir. Ela ficou em terceiro lugar eu? numa competição mundial de Farmville 2. Eu e não sabia que Farmville isso, dava pra competir. Ah, mas, é, eu não sabia também, Sim. mas ela eu tô, ficou em eu terceiro tô lugar. Eu fiquei eu... chocadíssimo! Não, e eu tô chocado que existe o Farmville 2, já começa por aí, sabe? Que existe ainda da competição, eu tô você. Ela ganhou um porquinho exclusivo no Brasil ainda, olha só! Não sei que não. Por... Eu pensei que era um porquinho de verdade, mas talvez seja um porquinho do jogo, né? Obviamente, né Gustavo? Sei ah, lá, não. que ela ganhou um porquinho de verdade do Brasil, assim. Olha só, eu tenho que falar algumas coisas. A Fernanda, ela usou já meme de RuPaul. Suponho que ela goste de RuPaul, que ela assiste a RuPaul. Qual? não que vi, ela usou... amigo. Ela usou um meme vendo de coisa de RuPaul. Todas as coisas elas são super empoderadas também, do tipo. Ai, beloved, eu, eu gosto de você, <risos> amiga. Quem é você? Que eu gosto tanto, assim, mal conheço. Ela, Eu não conhece, sei. ela conheceu o VT através de um amigo que jogou algumas temporadas, né? Ela não disse quem Ai, é esse amigo. Ficou aí no ar esse questionamento. Gente, deve Eu tinha ser que falar um com... parênteses. O pai dela é um gato. Quem é gato? Nossa, Nossa. que pariu o pai dela. Eu vou mandar aqui no chat pra vocês verem. É um gato! <risos> ah, vou mandar aqui no chat pra vocês verem. E ele mandou ó, mesmo, gente! Ó, e é um gato! Uh, ah, ela canta! Não tô Temos uma nova Mari? Ela cantou, em verdade, ela cantou Ai, se inscreve no The Voice Tudo, Fernanda já vai E ela, vocês viram que a, Ela disse que a maldição dela seria o aniversário né Sorte que ela já me respondeu Que só faz aniversário em agosto Então tipo não vai correr Ufa, o risco de ser eliminada no dia Leonida que... E a maldição de ser eliminada no aniversário Não vai ter aqui oh, glória. Não vai, isso, né E nem vai cair no AS Da temporada dela Provavelmente porque não vai ser nesse ano ainda Pisou, Agora. Fernanda a Fernanda. Eu simplesmente amei, é... Fernanda. Ela tem os momentos dela de acidez quando são necessários. E eu vou querer ver esses momentos, Fernanda. Eu vou te cobrar. Porque, eu pelo também. que eu vi no seu perfil, você é uma fofa incrível, maravilhosa. Eu só é. tô vendo coisa legal, mas eu vou cobrar esses momentos de acidez. Agora o chegou a hora de você ler a frase da Fernanda: Estão prontos para lidar com a mulher? <risos> Que não deita pra baixo escroto. Puta que uh, pariu. Ah, ah, machistas não passaram. <risos> Ai, maravilhosa. Maravilhosa. É. E isso, tipo, vai ser bom que tem dez meninas nesse, nesse cast. Então, tipo, não, não precisa ficar com aquela história de ah, tem três, quatro meninas, aliança feminina, não sei o que. É, é. Assim. Jogar de boa. Ela... Uma pessoa que você nem quer aturar aquele... <risos> Aí ah, vamos ser sinceros. <risos> e o próximo, Emanuel, sou eu ou é o GB? Acho que sou eu, Emanuel Sobreira, 29 anos e Taperu na RJ. Mas ele é nasceu em Alegre, em ES. Esse é o que? Espírito Santo? Isso, hum, é... porra, eu não, não acredito que eu tô. Ai, ah, enfim, o Júlio é o Manuel Sobreira tem a seguinte frase, não costumo aceitar desaforo calado, principalmente se estiver certo na história. Vocês já viram alguém que não aceita é, desaforo calado se não tiver certo na história, achar é. que está errado na história? Exato. É, peraí que eu me perdi. Não, é que quando a pessoa tipo, não leva desaforo para casa, quando ela acha que ela tá certa na história, ela sempre acha que ela tá certa é. na história. Exato, fala assim, não assim, é vou aceitar o desaforo calado se eu tiver certo. É tipo assim, vamos supor, ah, eu, o meu cabelo é azul. Alguém fala assim, seu cabelo é roxo. Aí você fala, não, é azul. Começa uma briga e fala assim, não, então tá bom, eu vou aceitar esse desaforo. É, Sabe? Tá <risos> <bom>. <risos> ele falou também que ele é pisciano, então acho que dá uma balanceada aí nesse negócio do, do desaforo, né? que ele vai brigar com a própria mente dele, sonhando com ele mesmo, né? Ai, é, é verdade, GB, é assim mesmo. Nossa, eu discuto com a minha mente é. o tempo inteirinho. Discuto com a minha é, mente. É um pisciano, pisciano, pisciano, tem altas discussões com a própria cabeça. Sim, e, nossa, falou tudo. Tiver, e se tiver alguém em volta, respinga. <risos> ele disse que ele, que ele aprende rápido, que é bom, porque o ritmo do jogo é bem intenso. Então, se ele, tipo, realmente for lendo as pessoas e se adaptando, isso vai, tipo, ser bem importante pro jogo dele, né? Eu e Marcelo, Sim. a gente já tem uma torcida por ele, porque ele traz coisas que, pra mim e pro Marcelo, assim, é, a, nós dois, a gente acha que bichos são melhores que seres humanos, a gente quer que toda a raça humana seja extinta e fiquem só bichos no planeta. E Exato. ele é defensor dos animais, e ele é vegetariano. Like me, like várias okay. pessoas do PT, você vai ter um... Você tem uma rede de apoio econômico com aquele. <risos> e se for encontrar um, ele te dão um prato de comida de verdade e não é, e não é ruim. <risos> Fala é verdade. É bom. E ele falou que o medo dele, né, o fantasma dele, é ou ter tipo é, feito a faculdade errada ou não ter mudado de cidade, que são tipo erros possíveis de correção, se ele quiser, né. Então tipo, acho que tem tá tudo bem. Sim. Sim. Eu achei que eu ainda tô, tipo... O medo dele, achei meio cocô. Desculpa. É? Você. Nossa! Ah, não sei. Eu sei que o negócio da faculdade, eu achei meio... Sabe problematizações chiques? Ah, e White People Problem? <risos> é, eu achei meio, achei meio cocô, amigo. Ah, eu me identifiquei um pouco com White People Problem. Aquela coisa de você tipo, ter, ter, ter se formado, não querer trabalhar com aquilo. Ai, foda, Emanuel, entendo. É... É, mas eu fiquei mas muito na dúvida tá como ele vai jogar, não sei se eu, tipo, consegui ler é ele porque... direito. Eu, eu tá acredito que, todo. assim, ele, se ele for traído, ele não vai confiar mais na pessoa, pelo que eu entendi do, do perfil dele ali, da bio, né? Uhum. Mas, aí, tá entendi, mas como ele vai jogar, tipo, não foi meio que exposto pra gente. Isso para mim também é nebuloso, assim. Eu acho que não... Tá eu, é misteriosa. Que eu não vejo... É, misteriosa. Eu não vejo assim, ele uma pessoa com muito alvo, mas eu também não vejo ele uma pessoa sem alvo nenhum. É, eu também achei. Então, eu acho que ele é uma pessoa que pode escorregar por falar demais. Ou então por se contradizer em alguma coisa. Não sei. Posso Opa, falar? Eu achei sentido, que, ele, que ele vai dar sorte. Que ele deu sorte, porque... Na tribo azul, é, tipo, tem mais dois meninos que parecem ter personalidade muito forte e parece que os três vão se dar bem, que seria o Leonel, é, o Emanuel e o Lucas. Eu super apostaria que eles trabalhariam juntos, eles parecem ter um perfil parecido. Mas aí, tipo, não dá pra saber, né? Teremos que aguardar. É, Mano. É. assim, se, se você for da vibe piranha, assim, de boato, resolvendo <risos> com isso. Manda aquele nude assim, ali, ó. É claro, ele é super biscoiteiro, ele tem várias fotos sem camisas, galera. Galera do cast que quer apreciar, assim, fazer um negócio, <risos> recomendo, assim, ele é bem bonito uma mesmo. homenagem. Ah, eu achei ele bonito também. É muito bonito, me lembrou minha amiga Carlinhas, que eu amo. Ah, mas foi que ele que que, que que trouxe uma, o Emanuel pelos jogos, pelo que diz no texto dele. O quê? Ele é amigo do Carlinhos? Ah, é? é, ele é amigo uhum. do Carlinhas. Ah, pronto. Ah, pronto. Descobriu de é onde veio. Lado. Então você é piranha. Tô brincando. <risos> <risos> é piranha. Vamos Amorão. pro próximo? Let's go. Vamos de lenda, então. BG, Bruno Gomes, 19 anos, de São Paulo, é solteiro largou publicidade propaganda para fazer veterinária ele se diz muito tranquilo e empático mas que pode ser um pouco teimoso ele diz também que ele é muito organizado e ele também fala que tem medo de da maldição do aniversário né que é o fantasma dele também mas ele também não faz aniversário dentro da época do jogo então estamos seguros aqui de novo Sim. e também que ele tem medo de assombração tipo fantasma Peraí, gente, eu acho que eu Ah, eu que... também tenho medo disso, não vou negar, não. Sensato. Eu amei a foto do BG, eu achei que ele está muito bem na... na... Parece que ele realmente está indo jogar Survivor, Tá, tá. muito legal. É, achei eu que os te... efeitos eu especiais da foto arte. dele... Parece que ele é tipo o protagonista, assim, tipo, tá tudo atrás, borrado, adorei. E eu acho que o BG vai jogar bem, apesar dele ser um dos mais novos do cast... Ele é realmente tipo uma pessoa muito tranquila, fácil de conversar. Ele é bem adulto, maduro para a é. idade dele. Então ele não vai BG. ter problema de conversar com as pessoas mais velhas. Eu tipo realmente acredito que ele vai bem na temporada. A frase do BG é a seguinte. Espero entregar minha melhor versão e absorver tudo que Tortuga tem a me oferecer. <risos> Muito, muito política, essa bejezinha. Muito, é tão política que eu assim escolheu uma frase péssima, desculpa. É, não eu tá gosto é. é uma frase não, geral moral. ali, ó. É, que, não, mas que mostra que vem. Ele tá falando como se fosse tirar foto da paisagem, sabe? Não gosto. E é um garoto que ele é muito decidido nas coisas que ele toma como rumo de vida, sabe? Pensa, olha só, na, na apresentação dele, aí volta a falar da vegetariana, né? A louca aqui da privatização falando. Ele falou que é vegetariano desde os 13 anos. Pra uma Sim. pessoa com 13 anos Nossa. conseguir tomar essa postura e, tipo, porra! é, bater a mão na mesa e falar assim, meu irmão, é isso aqui, pá, tá. Com 13 anos, tipo, imagina é uma pessoa muito enfática. Mas ele põe essa frase de abertura, de apresentação. Mas eu achei que é, tipo, justamente porque... Quando você está escrevendo sua bio, você não sabe o que que vai ser divulgado para o público, o que que não vai ser. Você tem que ser interessante o suficiente para ser convidado para jogar, mas você tem que ser tipo guardar Descreta algum segredo, porque se eles, suficiente. exatamente, não. se eles postam tudo que você escreve, você escreve que vai ser uma grandissíssima cadela e tipo, <risos> <risos> né? Esse ponto é como é, tipo... você vai trair, mentir e Botar em todo mundo que vai ser seu aliado, não vai dar Exato. certo. Aí tipo, o, o, o... Aí tipo, essa frase, sei lá, né as pessoas acham que talvez ele esteja tomando cuidado para não falar alguma coisa burra. É. é. Não, eu, tô... eu entendi, eu entendi, desculpa. Eu também padre. entendi. Desculpa. Agora pede desculpa pra ele. É, eu vou embora daqui, desculpa. <risos> <risos> Eu não estou dizendo isso A porque assim, ele, é é uma que, né? ele é uma pessoa que já jogou, então eu acho que ele teria isso em mente, sabe? Uhum. Talvez os novatos uhum. não, mas ele é o primeiro isso, é, novato Geralmente os novatos eles expõem mais na, na bio, né? Uhum. Agora é sua vez, Gu. Próximo. Vamos para Giovana Giovanna conhecidíssimo como As Noites de Paris. Giovanna tem 22 anos, solteira e é formada em marketing, trabalha como analista de bi e ela se considera uma pessoa bem comunicativa e leal. E também diz que é, <risos> que é teimosa e muito insistente, e possui um pensamento lógico, ou seja, ela pode ser uma pessoa bem racional e leal ao mesmo tempo, né? Ela diz que também quando ela está com diversas situações em que ela passa por pressão, é, o primeiro instinto dela é confiar nas pessoas, então ela vai estar tá sempre confiando ali no aliado dela, né, vamos dizer assim. Ela, como curiosidade, colocou que já morou na Bósnia, já jogou outras vezes também, né? outras franquias, Foi veio conhecida pelo seu irmão Rodrigo Cérvulo, o Sérvulo que né, não tive uma experiência muito boa com ele, e ela, <risos> vê, essa... <risos> ela vê essa temporada como um desafio para melhorar o seu jogo na parte estratégica e, principalmente, na parte social. Talvez ela tenha uma dificuldade bem boa ali de, de, de é, manter relações com outras pessoas, né? A maldição dela, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer nessa maldição que tem de uma também pessoa Eu não sei, eu tinha anotado todas as outras eu não devo é, entendido bem. Deixa eu ler Eu ah, não consigo entender muito a... bem a maldição dela eu vou, a... eu vou ler a frase dela aqui então que é Uma sobração se alimenta do quanto desconhecida ela é <risos> Agora. Autoconhecimento Tudo Eu vou falar uma coisa Põe a foto do Sérvulo do lado dela. Tira o bigode do Sérvulo. É igual. Eles são iguais. Não Sim, tem como não dizer sei. que não sou irmão, sabe? Agora, Giovana, o seu irmão em jogo, sinceramente, eu não consigo confiar. Sim. Eu tenho então, fé em você. Eu fiz essa porrada de confiar nele. É isso que eu fiz na minha vida. Eu tenho fé em você, Giovana. tenho fé. Pelo que eu lembro do TW, que foi o outro jogo que eu, que eu vi a Giovana jogar, ela era muito boa em provas. Tanto é Sim, que ela, ela era é tipo, uma grande boa. aposta para voltar da, da, da Redemption. Ah, né? ela já veio do, no TW, então. Sim, ah, ela TW. é muito boa em provas. Seu. É que eu tô bloqueado lá. Eu acho que é forte. Só... <risos> <risos> Por isso que eu acho que essa tribo Azul vai ser muito forte em prova, porque todo mundo que comentou que prova era importante na bio, tá na tribo Azul. Então, tô achando que eles vão se dar muito bem. Nossa, eu lembro Giovanna na TW ela arrasava, né? Ah, é, então ela, uma cruz, ela é uma novata cruz. É, ela já jogou outras vezes. Ah, isso aí é o cantado já, Giovanna, por isso que ela colocou essa bio. Okay? É, por isso que tá falando aí como se fosse boazinho, ó. Mas chegou a Lodi, não tem dado. É quieto, tô Gente, tem uma coisa que o podcast serve é justamente pra tacar esses alvos e jogar tudo no parquinho. Verdade. Eu nem sabia disso, mas adorei essa informação. Ah, brincadeira, promete? gente. <risos> Eu só tô aqui pra elogiar <risos> as pessoas. Vamos pro next? Let's go! Next, ele segue com você. Ah, mentira que essa garota é daqui! <risos> Estou chocado! Estou chocado! Ah, Gente, boa, a próxima é Lia. É... É Eliadne Souza. É a Lia. L.A. É Lia? Imagina que seja a Lia de masculinar. Lia. Mas com no final. Mas com no final. Lia! Ah, blá, blá. <risos> ah, é, é, é, é. <risos> Liá, tem, tem 25 anos de Marcelo Onde você que você tá mora, Eu tô gravando Tem 25 anos, mora aqui em Maringá E a frase dela é Quero conhecer pessoas, me jogar e testar Meus limites Eu me senti muito no bórum aqui Porque ela mora na mesma cidade que o GB E tem o mesmo sobrenome que o Gustavo Ah, é verdade, verdade. É Mariana, verdade <risos> Gente, Lia é maravilhosa A gente jogava gangster A gente ainda joga gangster junto Ela é muito, muito estratégica Eu amo essa menina Tipo, Ela pensa lá na frente mesmo E ela é muito inteligente Porque ela largou a faculdade de direito Então ela só pode ser uma pessoa completamente sensata Eu quero fazer direito, amiga não, mas é. faz de b, a gente precisa de todo tipo de gente no mundo. Vai com fé atrás dos seus sonhos. amei, Precisa de todo tipo de gente. Que jogou mundo. na lama, é, é. Jogou na lama. Ai, Não, Deus. é é bom. A gente tem, cada um gosta de, de fazer uma tipo é de atividade. Bom. É falta de dinheiro mesmo, como é que essa menina mora aqui? Eu nunca, nunca vi na minha vida. Gente, ela é muito, muito inteligente, ela tem um social muito bom. Nossa, eu aposto bem em você, Lia, olha, espero que você chegue bem longe, tá? Maravilhosa. Ela disse que ela é fiel e é amiga e, pelo, e assim, parece realmente que é real, né? Eu não sei, eu senti uma vibe fiel dela. Sim. Eu, to, eu, eu, também acredito, uma... eu acredito que ela vai ser fiel aos aliados dela e ela não é. tem, tipo, fantasmas ou maldições, então, tipo ela não tem nada que, que vai fazer ela ficar paranoica pode ser que ela seja uma aliada estável é, assim Procurem ela... aliados estável é isso que eu falo pra você, porque Gustavo, você não é uma pessoa que poderia dar essa dica <risos> é, por isso que eu tô falando eu não sou uma pessoa estável, procure alguém estável olha só eu sou aquela a... pessoa furtada. Ali ela curte a página, Leonardo nunca para de cantar para nunca dizer adeus. Eu não tenho, eu tenho opinião sobre isso, mas eu preciso que vocês entrem nessa página neste momento. Esse é o link, eu mandei aqui no chat para vocês verem. Eu estou um pouco chocada, eu não sei mais o que pensar sobre ela. Eu tenho é... uma amiga cuja. Essa... principal cantor dela, o que ela mais gosta é o Daniel e ela fica indo nos shows do Daniel. Será que, que a Lia é tipo fã do Esse Leonardo? É a... Show então, amiga, todo... pode até ser, isso é ok, mas agora essa página é muito específica, é tipo assim, ele não pode nunca parar de cantar, abrir as suas Pra nunca dizer adeus, fecha aspas. É, é muito específico, sabe? É específico. É nem o Leonardo, é a música. Exato, Bom, é ele cantando essa música. Eu achei um pouco esquisito. E tem, umas, e tem umas reportagens com muito conteúdo, tipo o Caetano estacionando no Neblon. Tem uh -huh. Leonardo e Sandro Pedroso jogam futebol e o Web celebra. Vês as partes com o sogrão. Exato, ai... Eu não sei se eu te amo, Lia, ou se eu tenho medo, mas eu quero te conhecer. Sim, eu tô obcecada também. A é, gente, todo mundo tem uma obsessão por Lia daqui pra Sim. frente. A gente precisa entender mais, saber mais. Preciso. Ela não, Lia. gente, Lia não é. pode ser FB. Ela não pode ser FB, ela tem que continuar, A gente. Tem... A gente tem que conhecer esse mundinho. <risos> Queremos conhecer o mundinho de Lia. É maravilhosa essa mulher, eu só amei isso mesmo. E... Resto, ela entra para mim na mesma categoria desculpa amiga mas é que mas... ela entra para mim na mesma categoria da daquela outra pessoa que a gente falou que a gente não sabia se era alvo ou se era ah acho que pessoa. foi o Emanuel não foi Manoel. Foi, Emanuel foi, foi. eu para mim ela entra nessa mesma categoria acho que para essas pessoas inclusive que a gente vai falando e acabarem entrando nesse viés assim é bom você se destacar por alguma coisa porque se você chega na final sem ser lembrado, você vai ser igual Gustavo. Tô brincando. Ah! Não, tô brincando. Tô chocado <risos> na minha cara! Mas se você chegar na final sem você tipo, se destacar, não tem argumento Sim, que tipo, te devolta, né? Eu tenho que mostrar que você veio pra jogar mesmo, pra meter o louco e fazer o que precisar fazer pra ganhar trair mesmo, mesmo. A próxima lenda, let's go. E o próximo é o Lucas Valadares, 29 anos de Belo Horizonte, capital. É, ele fala que ele é direto, ele é capaz de perdoar, o que é uma habilidade importante em Survivor, eu acho, porque às vezes o seu aliado tipo faz merda, mas vocês ah, podem sim. trabalhar juntos, sabe? E ele entrou pro mundo dos jogos pelo Real Life de BH, porque ele é amigo do Kaique. E então a gente jogou juntos lá. Eu achei ele, assim, um menino muito simpático, o fato de conversar. Ele ficou rapidamente é. amigo de todo mundo. Super... Ele fala que ele é carismático e que tem inteligência emocional. E eu concordo, eu realmente vi essas duas, é, essas duas características nele. Achei ele muito facinho de lidar e achei que ele entendia o jogo bem, tipo... No sentido de que seria um bom aliado, porque é ruim trabalhar com quem não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Sim. O Lucas ele tem cara de ser muito fofinho, assim, pelo que eu tava vendo nas fotos, esse sorriso. Esse sorriso dele me cativa horrores, assim. Sim, imagina com a vozinha mineira ainda. É, né? é falando pertinho, <risos> covidinho. Falando pertinho eu, vidim, Ele tem, tem cara libiadinha. de ser bem fácil de conversar. Só que Sim. ele tem perfil fechado, eu sempre tenho o um pé atrás. Olha ah, lá, o Stalker, o louco Stalker. Okay, meu... Quer é ver as coisas de todo mundo. Ó, oh, o Lucas, ele tem 29 anos lá de BH e a frase dele é Sou bem leal, mas se perderem a... Co... O quê? Peraí. <risos> Ué, mas a frase dele tá fazendo, falando o contrário do que ele falou. É isso que eu queria é que que tá que chegar. É isso que eu queria chegar, eu vou ler de novo. <risos> Estou bem leal, mas se perder a confiança comigo, é muito difícil recuperar. Eu não consegui nem fazer a voz, porque assim, eu ia ler a frase justamente por causa disso. A Mia fez todo o cenário do menino, de repente a frase dele é tipo... Mas não. foi ele que escreveu assim, que tipo, ele, ele é, bastante, é bastante leal, acredita que a confiança é algo difícil de cooperar, mesmo sendo capaz de perdoar. Foi ele que disse que ele era capaz de perdoar. Eu achei isso bom. É. Ele perdoa, mas não confia na pessoa. É aquela pessoa traiçoeira, entendeu? Hum, é pior, que que aí um você acha É! Ele é amigo A... do César Kuhn. É aquela pessoa que você acha que perdoa, conversa com você tudo numa boa, mas na hora de votar vai falar assim, aqui, ó, eu lembro que você fez isso, é. tá? Por isso que eu tô votando em você. Eu sei o que você fez no verão passado, total. Eu achei mesmo isso dele, porque ele, tipo... Depois que o jogo acabou, sabe quando você vai conversar de jogo com a pessoa e a pessoa, tipo, tem uma boa leitura do que aconteceu? Então, de fato, ele, tipo, tem uma boa memória para guardar os fatos do jogo. Mas, tipo, ele realmente é uma pessoa muito legal e divertida e fácil de lidar, então eu duvido que ele vai sair cedo. Ah, é Lacrastes. Lacrastes. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vamos agora para João Emerick. João América é de Patinga, em Minas Gerais, mais um mineirinho. Tem hum. 19 anos e é um dos mais novos do cast, né? Ele é junto solteiro e está BG. junto com o BG, está fazendo um cursinho pré-vestibular. Ele é leonino e tem ascendente em Áries. O que isso quer dizer? Não sei porque não entendo de signos. Quer mas... dizer que ele é taurino na terra. Não, não é quer dizer que ele eu... é <risos> Maravilhosa, porque eu sou Leonino, todo Leonino tem alguma coisa muito incrível com gente de Ares. Eu não tenho nada de Ares. E eu, tô, eu preciso me cercar de Arianos. Ele é Leonino com Ares, ele é muito autossuficiente. Então ele é muito perfeito. É, mas e ele, ele gosta mesmo disse que. As é coisas são feitas do ele. jeito dele. Eu adorei, então, né? Porque, olha, ele não quer nem ouvir os outros. Ou ele faz do meu jeito ou não faz. É, ele tá dizendo mesmo, ele mesmo disse que ele é difícil de lidar. A frase do João é Eu compro briga das pessoas que eu gosto E isso já me prejudicou várias vezes Eu vou comprar uma, eu vou comprar uma briga então, parceiro Você curte Vila Mix <risos> mas ah sim, pra mim isso é como o de Bolsonaro Na época que a gente tava fazendo post de cancelamento Lembra? A gente tem que dar uma chance do menino se defender ah, Teve uma sei. época que a, gente, que a gente foi todo mundo lá Fazer post de cancelamento do Vila Mix pode O que isso? Bia, vocês que lutem que eu não vou curtir um troço desse Estou a, a horrorizar eu, eu não tenho palavras assim Mas é, eu queria falar um negócio sobre esse menino É porque ele conhece, pela tribo falou, como várias outras pessoas conhecem, então esse garoto, por ser novinho, eu acho que gente nova tem um ímpeto muito grande de fazer boas jogadas, uhum. principalmente então, quando conhece disse... o reality show, entendeu, quando conhece, acompanha o reality show, sabe, e ele faz parte do grupo, pá, não sei o que, eu acho que esse menino é muito promissor, tá? Ele disse que ele tem facilidade de se comunicar, né, e que... mas ele também disse que ele é sentimental e leva muitas coisas para o lado emocional. Então, assim, isso é um pouco perigoso também nesse jogo, porque se você é atraído a primeira vez ali, leva para emocional, acabou a vida. É, e ele diz tem depois que, ter... que é inseguro e que, tipo, tá de acordo com pequenas mentiras e tudo mais, então, tipo, ele vai ser paranoico. Bem-vindo, ah, João! Querido, ele é Leonino <risos> com ascendente em Ares. Ele não vai ser só paranoico, ele vai arranjar um monte de barraco. <risos> Mas, Mas eu desde... acho que, ao mesmo tempo, ele tem muita coisa de, de estratégia aí. Porque eu sempre acho... E é que, gente, quando, quando a pessoa... Tipo assim, a gente tem quest... Teoricamente é o quê? 25 mais? Né? Uhum, uhum. É 25 mais. E aí eu acho que essas pessoas são mais cautelosas. Quando a pessoa é muito mais novinha, assim, e ela conhece o reality show... Ela tende a fazer jogadas mais agressivas e eu adoro. Eu acho bom para a plateia, mas eu acho ruim para o próprio João. Se eu fosse o João, eu ia tentar jogar mais calmo. É, por ele, além dele ser mais novo, todo quase o cast falou que, que é mais calmo, mais ponderado, tipo muita gente fofa, muita gente hero. Então, tipo, tem que tomar cuidado com isso. É, isso é verdade. É. E ainda mais por ele ser uma pessoa mais estouradinha, que quer as coisas do jeito dele, porque assim, é muito difícil você aliar com uma pessoa que numa aliança, que você não tem voz, entendeu? Que a ah, pessoa quer mandar. Sim. Verdade. Gente, procurar... assim, é a primeira a sair aqueles. Dorma, Brincadeira, jogo... João, confio em você. Eu jogo na cara. Let's próximo. Let's go. Temos agora... Quem? De 19 Aninhas, de Sumaré SP. Quem que também é de Sumaré? Quem que também é de Sumaré? Tula Luana. Ah? De Sumaré SP. Nico Carvalho. <risos> é, entre Nico Carvalho. Nico Carvalho de 6. Nico Carvalho 6. Dizem que? que sou calma e paciente. Mesmo que eu não me sinta assim. Dizem que sou calma e paciente, mesmo que eu não me sinta assim. Hum... É, eu acho, tipo, que, que é bom, né? Que ela consegue guardar as emoções dela pra ela mesma. É, ela disse que gosta de desenhar, então ela, ela parece ser uma pessoa bem introspectiva pelo Sim. pelo perfil dela, assim, né? Pela bio dela. E ela disse que... Ela é... tem um... dos fantasmas lá de assombração dela, é bem... É uma, é uma marca, assim, que ela... Que é um traço dela que ela carrega pro resto da vida. Que assim, independente dela sentir como assombração ou não, é uma característica dela que ela convive. E fim, e ponto final, né? Que é a questão sim. dela sim, sim. ser uma pessoa esquizofrênica. E eu achei muito legal ela compartilhar isso com a gente, né? Porque, tipo, aqui, realmente, é. no, no mundo dos jogos, a gente, tipo, tenta abraçar todo mundo com todas as suas peculiaridades e, e nas especificidades. É. E, eu tipo. Amei isso. Sinta-se acolhidíssima. É... Isso também mostra a confiança e a autoaceitação dela, né? Uhum, sim. sim. Uma coisa, assim, Nico, pra, pra te falar, assim, só vai ver é um jogo bem pesado. Espero uhum. que não ative gatilho nenhum em você, mas pode acabar que esbarre nisso. Mas, assim, pensa o seguinte, o tempo todo. No final vai estar todo mundo se encontrando no, numa chácara. Sabe, assim, independ... as pessoas se trazem, as pessoas falam coisas e tal. Mas isso daqui é tudo é viável um jogo. Aquele... No final, <risos> é viado. só um jogo. É, é só um jogo. É. Eu acho que é, é bem isso mesmo. Tipo, é muito intenso durante o jogo, mas, no geral, dificilmente os laços são irreparáveis, né? Tipo, normalmente é. todo mundo entende o que aconteceu. E mesmo que você não se torne o melhor amigo da pessoa, você, a gente convive gostosinho em comunidade. É. E, e tá tudo bem. Vai ficar a tudo Bia, bem. Eu suporto depois que ela me traiu, né? Mas por exemplo... Eu... <risos> eu não tinha opção. Eu não tinha opção. <risos> eu tava dormindo. Não, eu tava dormindo. Por que chora a lavanderia, BBB? Porque <risos> chora. Mas e assim, a, é... a, a Brown... Eu não sei, eu não sei, eu não tenho uma, nenhuma opinião sobre, sobre ela. A gente pode falar que ela, ela é a sexo, a sexo não tem a ver com gênero, né? Ela tem a ver só com sexualidade, se eu não me engano. É, só, só com sexualidade, porque ela tá chamada no feminino o tempo todo, né? Então eu acredito que é. É, só, só sobre a sexualidade. E também ela fala sobre, sobre ser... Pan romântica? É pan romântica, mas assim, de qualquer forma, é, é só sexualidade isso, não é gênero. Uhum. Né? É. De é, qualquer legal. forma, Nico. Uma coisa, espero que não tive gatilho, mas assim, eu também acho que você cai na mesma questão do que a gente falou agora há pouco. De, é, acho que participantes que precisam se destacar de alguma forma. Porque se você for uma pessoa muito esquecida, você vai ser esquecida até na hora de quererem combinar voto, Sim. entendeu? E aí entre vamos eliminar fulano, que é uma ameaça, ou vamos eliminar a Nico porque ela pode estar tá muito em silêncio, a gente elimina a Nico porque não causa é, sabe estresse pra eu não ninguém. É, eu, é. Eu não causa estresse, sabe? Tenta ver a quantidade que, de, de, de mensagem que outras pessoas estão mandando e manda igual. É, faz isso. Nossa, ótima estratégia, amiga O Começa, que eu amei né? dela É que ela é. fala que ela é uma pessoa calma E bem paciente E a foto exala essa calma e paciência dela Eu achei Nossa. isso muito legal Aliás, eu adorei a foto dela Eu também adorei a foto dela eu E pessoas disso. calmas e pacientes São ótimas em survival Você junta isso com um pouco de racionalidade E estratégia, fechou Sim. Sim. Sabe o que ela me lembra dessa foto? O Choro da Sakura Card Captor. <risos> foi o um crush meu. <risos> assim <digo>, Bem-vinda. <risos> Bem-vinda, E a próxima já é tipo consagradíssima no mundo dos jogos. Stefão, Stephanie Bonanza e ela tem 32 anos. Hoje em dia ela mora em São Luís, Maranhão, oh. mas ela nasceu no interior de São Paulo. Ela namora informação quentíssima, gente, trazendo em primeira mão pra vocês. E ela é advogada e ela mesma vem e fala que ela é muito surtada, né? Tipo, ela <risos> no texto dela que o surto vem, só que também ao mesmo tempo ela diz que é muito fiel e muito intuitiva. E que o... a maldição dela é o dia 21 do 11. Ta -na -na -na. <risos> Qual é a frase dela, amigo? Tefão, de 32 anos, diz Não dava pra afastar sem ter vivido a essência do jogo que transformou vidas. Putz, gostei, hein? Certeza que se fosse televisionado Gosto. ela ia ganhar algo confesso com essa frase. Eu acho que <risos> Tefão entra com um alvo gigantesco nesse jogo. Ela entra com um alvo gigantesco. Sim, Sim. É, é óbvio que assim, eu, eu tenho certeza, não é nem eu, eu acredito, eu tenho certeza que o Kevin não vai favorecê-la por nada. Sim. Eu tenho certeza disso, porque, por exemplo, é uma pessoa que eu confio muito, Kevin. E aí, mas mesmo assim ela entra com algo muito grande, porque, gente, é até fã, sabe? Sim, Sim, muito. O um social um skill foda do... É, um relacionamento social foda do cacete. Boa em prova, boa em não sei o quê. Mesmo que não é, seja ela boa em já prova, tem... ela... Mesmo que ela não seja boa em prova, ela é daquelas pessoas que, tipo assim, é tão querida que as pessoas vão se oferecer pra ajudar. Ela não precisa nem pedir, entendeu? Eu tô falando isso dela, mas tem outras pessoas no cast assim também, tá? <risos> é, mas eu que a tão realmente, ela já tem... Tipo, ela já jogou o Survivor Brasil, agora, tipo, também ela tem o ZG, então, tipo, ela conhece bastante gente. Com certeza, todas as pessoas conhecidas do cast são conhecidas por ela. E, e de fato, ela, tipo, tem facilidade de lidar com todo tipo de pessoa. Ela, ela é bem, tipo, extrovertida, então, é. tipo, ela não vai ter dificuldade de formar laços. Uhum. Porém, Sim. esse surto, quando o surto vem, né, então, tipo... Aí vem... Total, aí eu amo. Você eu tá bom, acho um surto que. Mais? Ela é a própria inimiga dela no jogo, né? Tipo, ela consegue formar laços, ela só tem que acalmar. E não surtar. O Rainer eu conseguiu sei. fazer isso no real life do ano novo, o que, que aconteceu? Ele ganhou. Tefão, siga o plano do Rainer. Se esse for o primeiro jogo que você não surtar, pode ser sua vez de ganhar. <risos> Evite surtos. Não é. é. Ah, não sei, porque às vezes chega no momento que só a única coisa que você tem pra fazer é surtar, entendeu? Ai, eu não sei, eu nunca, ai, não, gente. Eu nunca surtei, gente. Eu nunca nunca, nunca? Não. Ai, amiga, acho que é tanta pressão que tem uma hora que fala assim, ai, esquecida. Que é, tipo, ai, foda-se, quer saber? Eu vou jogar a merda no ventilador. É, eu sou meio assim também, amigo. Ai, eu, não, eu nunca consegui. Espero um dia conseguir, porque eu acho um entretenimento de grande valor. <risos> o entretenimento de entretenimento grande valor. De grande <risos> momento, a gente entrou num artigo científico da Universidade Federal, <risos> sei lá onde. É Foi aí, Anza, Bethesda, 2020. Já comecei o ano com citações icônicas. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vitor Moura. Vitor tem 23 anos e é de Recife para gente eu sou também sou igual Pernambuco, amigo. Pernambuco arrasou ele hoje Uhul. diz que apesar da idade vive uma adolescência tardia tendo novas descobertas e novas vidências. Porque ele antigamente tinha né, depressão, então provavelmente não deve ter essa vivência, porque é foda depressão, também já tive e não é nada legal. Uhum. Ele se considera bastante introspectivo, porém está mais expandido e eufórico, então assim, não seja muito introspectivo, porque você tem que falar, falar, falar, falar o dia todo. Você fica 24 horas falando. Tem hora que você quer dormir, você tem que falar ainda. É impressionante esse jogo. Eu amo. Comer, tomar é, banho, ir no comer, banheiro, tomar fazer xixi, escovar dente. Você caga no outro mensagem para o outro. Daqui a pouco você caga ligando. Você perde Exato. até o, o tímido. <risos> o e pior que diz, O Vitor ele diz. Amo ouvir e sou viciado em racionalizar e analisar tudo. Bicha. Gente. ó, Eu também. Não, eu também, mas assim, a prolixo, a ser prolixo em Survivor, não. O melhor é ser direto, porque o tempo que você está teorizando Teoria? o negócio, ser prolixo em Survivor que que é, um prolixo? é melhor não. Nossa, é cadê Argo, o Iago? As pessoas... Iargo? Chama é que... vai... o é... Iargo. Chama o Iargo. O Iargo Brito, que ele é... tem que colocar ah, umas não, palavras sim. de advogado no texto. Ah, não. É que o prolixo, é, por exemplo, gente que usa que não sabe fazer sínteses, não sabe Eu resumir a sabe coisa, que é que faz prolixo, todo... Pro lixo. Uma... Nossa, bicho. Então, mas é, o tempo, se ele for muito prolixo, demorar muito pra teorizar, falar uns negócios assim, o tempo que você tá fazendo isso, o outro já tá numa janela nova fazendo aliança contra você. Tenta ser mais direto, entendeu? Mas não agressivo. Ser direto. Né? Ele disse o que descobriu de... O VD por causa de um grupo no WhatsApp. Eu, tipo, a primeira, primeira vez que o grupo do WhatsApp fez uma coisa boa, gente. Nossa! <risos> gente. Vocês Eles acham que. Também... Desculpa, vou te falar, amigo. É, ele disse também que a maldição dele é o TDAH recém-diagnosticado. Isso foi, deu um atraso e bloqueou a vida dele um pouco. TDAH o que é isso, é gente? É de, déficit, é déficit atenção? Atenção, né? hum. Não é aquele de hiperatividade? Não sei. Eu vou jogar no Google, que eu vou fingir que sei agora. TGH, Google descobri. pesquisar. É a sigla de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nossa, nós dois, nós todos acertamos, na verdade. Nada uhum. um falou uma parte, todo mundo acertou. Putz, se a gente podia ser universitários no show do milhão fácil. Porra, verdade. <risos> Nossa, voltou lá atrás, mas eu ia super. Não, mentira, não ia topar, não, que eu ia rápido acabar. Imagina você erra a pergunta e erra, acaba com o sonho de alguém. Eles confiaram em mim, eles que lutem Gente, esse cast tipo, Tá tudo de ponta tipo, muito Eu gostei do Victor seguir. Que ele parece bem Estratégico, né Ainda mais com a frase dele Amo ouvir e sou viciado em racionalizar e analisar tudo é, Eu é. acho que ele, ele precisa tomar que eu... cuidado Pra não querer decidir tudo sozinho Na aliança, Isso. né Gente, Mas ele tô também tô tô não tô tô tô pode ficar tô tô só tô analisando tô E ficar quieto o jogo É não, ele, ele tem que encontrar o um meio termo Nisso daí Ele tem que, vai ter que aprender a se comunicar com as pessoas De forma precisa Mas não agressiva, sabe? Sim oh, Eu acho que ele vai fofo. conseguir, pelo menos pessoalmente Ele não é agressivo Não sei como ele é por mensagem Eu queria falar uma coisa fofa que ele disse Que eu achei bonitinho ah. que, ele falou que o primeiro momento num ambiente LGBT E o primeiro beijo da vida dele Aconteceram no Encontrão 3 Oh que lindo. Que fofo. Eu achei ah. fofo demais. Putz, encontrão várias primeiras vezes de várias pessoas, não. Foi com o Gustavo? <risos> Daquele cara <risos> Eu não beijei quase ninguém naquele lugar. Daquele... Não, amado. Eu nem fui, então não pode ser sido eu, aquela. <risos> A ah, outra nervosa, Rio do pensando aqui, será que foi? Ele <risos> nervoso já. foi depois do terceiro corote, amigo, vocês nem tem certeza. Gente, oh, eu... nem falo nada, só fico quieto, as festas pra mim não existiram, não fui em festa alguma. Eu não lembro, eu não fiz. Próximo! Não Putz, Você que eu, né? é. Sou eu que leio? Mais um é. gangue. Olha, quem vem lá é a Silene. Silene Seagal, Mentira, é o Eduardo Rodrigues, 27 anos, de São Paulo. Eduardo diz, prometo me entregar para o jogo e a tudo que ele se propõe. Eduardo, essa frase não combina com você, meu anjo. Vamos falar, prometo trair todos e fazer Obrigado, <risos> <do que> eu... <risos> gato. O que vocês acham, gente? Eu, o, ele fala que ele é adaptável, sociável e empático. E de fato ele é tipo uma pessoa é. muito fácil de conversar. Ele tipo é calmo nas abordagens dele. Ele deixa a pessoa falar bastante. Eu acho que essa é uma característica dele que que é boa para fazer aliados, né? Sendo tipo um dos, um dos nomes mais conhecidos do jogo, né? Tipo ele, a Tefão e a Nath, acho que são é. os mais conhecidos do, dessa temporada. E, tipo, diferente de algumas outras temporadas que tem poucas pessoas conhecidas, são pessoas, tipo, muito agressivas, eu acho que o Edu, tipo, tem uma abordagem eu... no um a um um pouco mais calma, né? É, ele é muito de boa. Ele é muito de Sim. boa. Eu não, eu, por exemplo, eu não sei se eu vejo como uma ameaça, por mais que ele seja conhecido e uhum. tal, tá, sabe? Eu acho que ele não é uma pessoa de radar, assim, de ficar apitando em radar. É, mas tem uma coisa que ele falou aqui que eu, que fez com que eu pensasse que que apesar dele, dele de primeira não me pareceu uma grande ameaça, ele falou que ele vai ter bastante tempo para se dedicar ao jogo e esse é um fator tipo muito determinante nos nas franquias online hoje em dia, o quanto de tempo é. você tem para se dedicar e ele é. conhecendo a dinâmica e tendo tempo para se dedicar, além de sendo ser uma pessoa tipo naturalmente agradável que as pessoas gostam, é uma combinação importante. Sim. É que ele tem tempo porque ele trabalha com roubo, né? Trabalha com roubo? Eu até assustei que eu falei... Você falou de um jeito tão sério eu fiquei até em silêncio. Não, <risos> tô brincando. E ele é amigo claro. da... Gente, ele é super amigo da Gabriela Davi que também é uma outra pessoa que adora teorizar. Então, assim... Sim. Edu e o, o Vitor já estão ali no... no... Um pezinho no de. Juntinho, de, de, tá ali, de ó, quase... É. É eu um Eu acho ele muito inteligente também. Ele, é, ele fala muito bem, é muito fácil de conversar com ele. Ele deixa a gente bem à vontade quando a gente fala com ele. Sim. Então, Sim. eu acho que é alguém que vai conseguir se dar muito bem ali, na, principalmente numa tribo de 10 pessoas. Eu também acho. Eu acho também. Concordo, gente. E a nossa última, mas não mais importante, não menos importante, não mais não, importante, não mais a, <risos> a nada, nossa última, mas não mais importante, a desculpa Nath, Natália Andrade, de 27 anos, de João Pessoa, Paraíba, é, a Natália ela namora, ela diz que ela é alegria e luz, fofa, que ela é uma mulher ah, é. forte, ela e é... o que ela tá com medo é da angústia E da exaustão que o jogo causa Porque ela é muito sensata, de fato Esse jogo causa muita ah. angústia E muita exaustão E ela é a única pessoa do cast que cita na bio dela Que tá com medo de ser vista como uma, uma ameaça E como uma grande jogadora N nem, Ninguém mais falou isso Pelo menos não que eu vi Não Ninguém eu... mais falou isso mesmo Amo A Natália Eu vou ler a frase dela aqui A forma como as pessoas me veem como jogadora É uma maldição que carrego. É, é uma maldição que ela carrega, porque eu acho que as pessoas, elas pintam muita coisa da na Natália, não é que ela jogue mal. Aliás, eu acho que ninguém nesse cast vai jogar mal. Uhum. Mas é que as pessoas colocam como se ela fosse, tipo assim, o Russell, de Samoa, sabe? E tipo, tá, tudo bem, fui hiperbólico. Mas tipo assim, coloca como se ela fosse uma grande ameaça, que ela fosse... Mas, gente... A Nath é... Ah, eu adoro, sabe? <risos> ai, eu, não, eu não vou falar que eu, vou, eu não vou ser imparcial. Eu, ah, é, eu é, ser assim, imparcial. é difícil. Mas o que eu acho, assim, se eu... É, no lugar da, da Nath, acho que eu não teria, tipo, colocado essa frase como minha frase, porque ela deu um pouco de azar, né? Porque não teve muitos é. nomes grandes na temporada, é. ninguém mais citou isso, e, tipo, os novatos... Vamos supor que tipo não estivessem prestando tanta atenção. Agora tá na foto de divulgação dele. É, eles vão saber? E ela já mostra uhum. que tipo ela já é conhecida por ser uma jogadora boa, entendeu? Quando coloca uhum. essa frase. Então isso é. vai dar mais ainda no pessoal. É, eu fiquei com medo pelo jeito que ela acabou se expondo, mas é, num a um que realmente a gente ganha ou perde o jogo, né? Então vai depender é. muito mais de como que ela vai se relacionar com as pessoas na tribo dela. Vocês sabem se ela, joga, se ela é boa de prova? Eu não sei. É. Mas ela, eu, é ela não é incrível. Ela, assim, não é incrível. Tipo, tipo Marcelo. Gente, Marcelo uh -huh. Santos. Marcelo ele é bom em todas as provas. Eu fico irritadíssimo. É bem Mas irritante. tipo... Nossa, não dá vontade de jogar nada com ele. Mas assim... <risos> Ela é boa, entendeu? Ela não é... Eu não entendi muito bem que você virou, tipo... Ela não é, ela não é incrível, ela é tipo Marcelo, ele é bom em todas as provas. Não. Nossa, ele é horrível. Assim... Não dá nem pra morrer. Não, eu falei que é horrível o Marcelo tipo, ficar perto dele em coisa de jogo, porque eu acho ele bom em todas as provas, ele é incrível. A Nath é boa, não quer dizer que ela seja boa em todas as provas, mas ela é boa, ela ajuda ah, muito, entendeu? É. Prova de equipe, ela é muito competente, ela se dedica muito prova de tribo, sabe? Sim. Eu acho que a tribo Azula tá bem forte em prova. Muito, gente, eu tô chocada. Mas, por um outro lado, tipo, se a Nath é boa em prova, mas for vista como uma ameaça, se o resto da tribo é boa, pode ser que tipo, não, não seja uma coisa que faça tanta diferença. Então, realmente espero que tipo, ela corra, pra, corra atrás do prejuízo para tipo, se culpar no né? mesmo nível de, da galera, assim. Não, eu acho que, tipo, ela deu. Por um lado, ela deu azar que tem pouca gente para ela se esconder atrás do, do alvo. Mas por outro, o cast tá muito forte. Então, tipo, eu não acho que as pessoas vão se apegar. Eu, eu, eu, a sensação que eu tenho é que não vai ser uma temporada que vai ser, tipo, é, conhecidos versus desconhecidos, homens versus mulheres. É, cast uh -huh. muito bom. Mas eu que acho vai... que, tipo. Pode falar. Não, não, amiga, era isso. Eu acho é. que é muito sem sentido também essa coisa de se apegar a jogos passados no novo jogo, porque por mais que uma pessoa tenha sido boa no jogo passado, nesse ela pode flopar. Exato. E ao mesmo tempo a pessoa foi boa no jogo passado e nesse ela pode ser boa e ainda ser sua aliada, que é uma coisa melhor ainda, porque você ainda vai estar pegando uma pessoa que é boa e que está sendo a sua aliada. É, assim, eu por um eu lado acho, eu, eu também acho escroto É que eu acho escroto pegar coisa de jogo passado e botar num jogo novo. Eu sei que é quase que inevitável né, somos seres humanos, carregamos Sim. marcas, <risos> mas há muito tempo, eu acho, eu acho meio zoado, sabe? É porque é. eu acho que não faz sentido por ser outro jogo, sabe? É porque depende de Twitch, é uma coisa que a gente poderia até entrar agora no assunto, Sim. sabe? Depende do cache, às vezes a pessoa pode ser muito boa no jogo X, mas aí no jogo Y, o cache não deixa ela ser boa, e não deixa ela ser boa porque eliminou ela. Porque o cast tem uma outra dinâmica entre si, entendeu? Não, é a mesma coisa que aquela questão de, tipo, quem que ganha na final. Porque o júri pode é, gostar de um tipo de jogo ou gostar de outro. Então, a mesma Exato. pessoa pode chegar na final de duas vezes e ganhar uma vez e perder outra. Exato. Fazendo o mesmo jogo ainda. Fazendo o mesmo jogo, exatamente. Então, tipo, concordo com essa avaliação de vocês. Amigo, então, tipo, e essa Twitch que tem essa palavra difícil de falar no meio pra enrolar nossa língua? Como é que fala? Dobrões? Dobrões? Dobrões. É assim? é. Dobroins, Eu acredita que você fala assim? Dobrões. eu achei, nunca tinha ouvido falar nisso, eles inventaram? Não, não inventaram, eu vi em Branca de Neve, aquele, né? No... <risos> e essa Twitch eu achei bem legal, tipo, do jeito que tá explicado lá, parece bem complexo, mas na verdade é simplesmente, tipo, quase igual todas as vezes que tem uma ilha com prêmio lá em Survivor, é. né? Você tipo, tem que ir para a ilha, para você ir para a ilha você tem que tipo ganhar um jeito de entrar na ilha, que nesse caso são os dobrões, então você tem que achar o dobrão. Aí, você chegando lá, você tem que fazer uma prova para ganhar o prêmio, então, se você porque, perder. Assim, é... Ai, a gente tá fazendo isso para moderação, né? Eu vou falar mal, desculpa, é. ah, porque assim, qual que é o grande diferencial assim que eu não entendi? Eles sempre então, trazem uma coisa muito diferente, sabe? E eu não entendi assim, o grande boom, digamos assim. Eu acho que a gente só vai conseguir entender o boom quando revelar qual é exatamente o poder daquele, sim. daquela... Ah, Porque cada um vai estar tá ligado com a história do VD e vai ter tipo, uma oportunidade de você usar aquele poder de uma maneira diferente. Então acho uh -huh. que vai depender um pouco de quão estratégica a pessoa que conseguiu o poder vai ser, né? Entendi. Então Nossa, não vai ser tanta só... dinâmica na ilha, vai ser mais a dinâmica com o que recebeu da ilha, né? Isso. É aquele negócio que se você perder o desafio do, do, do negócio Dobra, do você ainda pode ganhar uma punição. Então, pode, às vezes pode ter que você ganhar uma punição por perder o desafio ou não, não aconteça nada. Eu Sim. acho isso horrível, porque assim... Eu odeio isso é... de punição, gente. Quem Olha é só. ruim em prova já... já perdeu a chance de ganhar isso. É. Eu mesmo não queria ganhar esse negócio aí. Uhum. Ai, gente, eu, eu também. Não, não me vejo ganhando também. Eu não, não acho que eu sou... Tipo Eu nunca consigo poder, nunca consigo nada. É, mas eu achei a dinâmica muito interessante, porque parece que é bem equilibrada no sentido que todo mundo tipo, consegue ter o mesmo tipo de chance de achar o poder. O que eu achei bem interessante é que eles não vão falar quem vai a ilha, né? para poder tentar pegar o poder. Então você pode esperar qualquer coisa de qualquer um. Sim, Sim, e aí a gente vê, tipo, as pessoas tendo que se virar para criar uma fanfic que seja crível por todo mundo do cast. E, tipo, pena que não é editado para gente ver quem está mentindo para quem, né? É verdade. <risos> Ai, mas assim, gente, eu acho que... Ai, a eu não... Eu, não... eu, quero... porta... eu fiquei... Eu rapidinho muito, eu fiquei muito chateado com isso de, de, de punição, eu não gosto disso, eu não gosto disso no reality show, eu não gosto disso no reality show original, eu não gosto disso no reality show por conta de uma dinâmica que é imposta, sabe? Não é tipo assim, você perdeu a prova e tem uma punição. É tipo Mas você ganhou uma é vontade Você não precisa ir fazer. Exato, você é tipo... esquece o que eu falei, eu Você pode, <risos> pode pegar todos os dobrões e não utilizar nenhum, e aí ninguém pega poder nenhum. Tudo! Essa estratégia é tudo. Eu ia esquece amar. Isso tudo, tudo que eu falei, minha crítica foi pra mim. <risos> essa estratégia que, que o Gustavo falou, tipo, é mais ou menos o que o Rob fala. Quando, é, eu não lembro em qual das quatro temporadas dele, mas acho que tipo, a primeira que ele participou que tinha ídolo. Que ele fala: não me importo, tipo, realmente em ter o um ídolo, eu só preciso saber que o ídolo não tá com a outra pessoa. E realmente essa é, já fez Nossa. bastante diferença essa estratégia no, no VD, em lendas. Tipo, aconteceu isso. E de fato, Gu, não Sim. sei se isso é possível, mas eu gosto dessa estratégia. Se alguém conseguisse fazer, ia ser bem inteligente. É, por exemplo, mas eu mesmo, duas se duas eu duas duas pegasse o dobrão, eu não ia entrar na ilha, porque eu sei que eu não ia conseguir fazer a prova. Eu sou horrível em prova, eu não ia ganhar. Mas, amigo, então... às vezes, tipo, você é ruim quando tem, tipo, tempo. Mas, sei lá, se você estiver fazendo a prova contra você mesmo, você consegue, sabe? De olhar sempre. Ah, Acho é, que mesmo pode ser. Tempo, viu? Nossa. Do jeito que eu sou. <risos> Me dá duas horas, eu ainda fico duas horas errando. ai certeza que eu ia tentar, eu não ia conseguir não tentar. Mesmo que eu que tivesse uma chance de... de eu conseguir, de eu perder, tipo, ter... levar uma punição, eu ia punição, tentar mesmo assim. Né? Nossa, gente, o Kaique... BG, você anotou a minutagem, já facilitou para o Kaique? GB. GD, é a né? <risos> o GD ah, tá no cast. Ah, o GD tá no cast. 50 vezes. GB é muito eficiente. Aqui, ter jogado as é. outras twists já, cara. Fiquei curioso agora. Sim. Não é possível Ai, que vai Deus. ter só essa twist, né? E, Não, aliás, e... vocês sabem você sabe que muita gente ficou surpresa de que só foram duas tribos, né? Tava achando que eu fiquei é muito surpreso de ter é. só duas tribos. Eu então, tava achando que ia ser mais três, até gente falou que ia ser umas quatro tribos. Eu, Mas eu de gosto de tribo também. grande. Eu também gosto, eu também gosto. Você falar isso agora. Porque você realmente vai precisar fazer uma dinâmica. Às vezes, quando são cinco pessoas, juntos, três que falaram oi primeiro, tipo, é. parece quase que é a dedanha e quem tirou o número uh -huh. errado sai. Porque aqui, não, você realmente tem chance é. de conversar com cada um por um tempo antes de decidir com quem você quer jogar. É... Né? Um cast desse, e num cast desse, que assim, digamos, a maioria, todos são novatos, né? De... Claro, é, assim, é, é. tipo... Tá, tá. Todos... No Majoritariamente. É, e tipo assim, num cast desse, dá pra você fazer assim, depois de dois CTs já mistura tudo. Sabe? Tipo, porque aí ninguém fica em desvantagem, não tem nada de... E faz eles se interagirem mais entre eles, entendeu? Tipo, cria... Isso é... Hum? Veremos, é, mas... veremos. É, quem sabe. Ah, eu, eu, eu não sou muito fã de, de tribo muito grande, não. Eu não sei, eu não consigo administrar tanta relação assim, não. Eu prefiro isso de umas três, quatro tribos de cinco pessoas, quatro pessoas ali, ó, tá ótimo. Ai, ai, ai, agora, amigos, vamos de aposta de winner sprint? Põe Switch também, poxa. Ah, é, é, é Switch que... também, né? como que aposta isso meu Deus você olha para o rostinho da pessoa e fala hum, essa tem cara é isso que eu faço essa daí tem né <risos> essa é daí vai longe. enquanto vocês pensam de vocês pode falar olha, eu já pensei em alguns aqui eu eu minhas minhas apostas de winner são duas é o bibito e a Aline, que eu achei que os dois, tipo, parecem consistentes se ser aquela pessoa que é, vai ser, tipo, a pessoa mais estável da aliança. Então, tipo, que talvez não sejam tanta ameaça quando chegar ali na porta da final. É, como sprint, eu coloquei de aposta o Leonel, o Lucas e a Lia. Ah, e a Giovana, putz, eu pus muita gente de... <risos> Nossa! Poxa, é, eu achei esses perfis é, os quatro mais intensos, assim, tipo, as pessoas que mais parecem ter perfil jogador agressivo. A, a, não a irmã do Cervo, a outra. A Cavalheiro? Isso. Ah, e eu não escolhi ninguém como suíte. eu não tinha pensado nessa... Nesse... Ah, eu já escolhi. Quem que você acha, amigo? Oh, de suíte. Switch... Eu acho que vai ser a Fernanda Bose. Que eu achei que ela tem muito de suíte. Ela tem muito de suíte, gente. Muito, muito, muito. Eu acho. Aí eu fiquei também em dúvida: entre sprint, eu botei dois. Hum. Ai, meu Deus. Você fala essas coisas de algum alvo nas pessoas, né? É? Mas Notamente. eu botei o BG como possível sprint e o Tefão como possível sprint. O GB tá apostando nos, nos nomes mais conhecidos. Eu já fui com, tipo, os novatos. Você já foi nos novatos, é. Agora, para o Winner, eu imagino o Vitor Moura. Porque eu acho que ele tem uma cara de que de pode que passar muito desapercebido... Levar. É, ele pode passar muito desapercebido no início, ganhar uma força do caramba e depois, tipo, meter bala, sabe? No final... Porque, uhum. pelo que eu tava vendo as coisas ali, ele sabe falar, ele sabe. Ele tem. Não sei, me, me pegou. Ele vai ser uma pessoa que usa um prolixo. Ah! Ridículo. <risos> eu tava a melhor pessoa desse vídeo. Olha, as minhas apostas, como winner, eu coloquei a Giovana Cavaleiro porque eu simplesmente acho que ela vai ser uma pessoa bem estável, que vai conseguir se manter no jogo. E a Fernanda Fernanda Bozzi uhum. Fernanda que Assim, eu acho que Talvez seja uma pessoa que vai ser Winner e Switch ainda Porque se ela chegar na final e ganhar Ela ainda consegue ganhar o Switch também Porque ela parece uma pessoa muito doce, meiga Aquela pessoa que vai fazer o cast todo Deus está dela Gente, ela não é a menina que canta? É a menina que canta! É menina que canta. Tudo! Veremos é a história ela se que, repetir. Ela que eu falei também, que eu acho que ela tem cara de suíte. Putz, essa aqui tem o pai bonito. É, é que tem o pai bonito. Então, vamos de, vamos de... Aliás, a única pessoa que venceu e foi suíte foi o Marcelo, não foi? Não, a Mari também é Winner Switch. A é Winner também é o Winner Switch. é ah, verdade. Esquece tudo que eu falei. Como sprint que eu coloquei... A... Ai, daí fala desse cara. Aqueles... <risos> <risos> Como sprint eu coloquei Lia, porque eu acho que ela é uma pessoa muito estratégica, eu acho que ela vai conseguir surpreender bem aqui no, no Survivor. Sem querer cotar aqueles... <risos> É, é difícil, né? Nossa, uhum. mas é porque assim é pelo, pelo que eu ouvi dela, ela é muito estratégica Ela é muito social, ela é uma pessoa que pensa Muito no que vai fazer, então eu acho que ela vai Surpreender bastante uhum. Outra pessoa que eu coloquei foi, como sprint Foi o Leonel, Leonel Leonel Que eu gostei bastante da bio dele Que ele disse que ele não tem medo né, de, de traição E de mentiras E eu tô aqui no jogo pra ver isso mesmo Ver traição, ver mentira, ah. então passaria, ba eu... né? Você gosta de Baixaria, baixaria né? então eu acho que ele vai... Se ele chegar longe, ele vai surpreender, vai ser aquela pessoa que vai trair metade do cast E ainda vai conseguir levar esse sprint E outra pessoa que eu também coloquei como sprint Foi o Matheus Melo Porque eu acho assim, que é uma pessoa surtada e reikiano Meio suspeito, sabe? Sabe? Então talvez ele possa ter omitido alguma coisa ou que se é, demonstrar uma tá pessoa. Mais... É, está é. querendo demonstrar uma pessoa mais é, fragilizada ali, e vai aquele, aquela super sprint. É, suíte, bom, eu, eu apostei no, no, no Bibito como winner, então, tipo, se o Matheus for sprint, acho que pode ser preocupante. <risos> Aí você já maldição do bibito ali de novo Não, gente, por favor Deixa meu winner ganhar Sweet, eu coloquei Joana Porque eu vi a foto dela Eu amei, ela parece ser uma pessoa super fofinha também Aquela pessoa oh. carismática Que fala uhum. com todo mundo de Fernanda eu queria botar a Joana no meu também como possível suíte, possível porque ela tem uma foto <risos> muito divertida. Eu vou ela copiar o uma, Gustavo. Uma... Muito legal, né? é... ela meia... O próprio Lucas também poderia ser suíte, ele é um menino bem doce. E, e até o Edu, que, dependendo de como que for a trajetória para ele chegar na final, acho que tipo ele é doce o suficiente, vocês não acham? Nossa, eu amei a reiteração dela. Até o Edu, dependendo de como não, que for é... é... tá, que... tipo né? <risos> relendo os nomes aqui, todo mundo que eu achei que era fofinho, e tipo, eu acho o Edu realmente ah, muito sim. fofinho, eu acho que o, o social dele é o ponto forte então, tipo, se ele não tiver que, que fazer a um caminho pode... muito tortuoso pra chegar na final, ele teria essa chance de ganhar. Sim, a, a, Nico pode ganhar a Nico pode ganhar um, um tweet também. É, uma é... outra pessoa que eu coloquei foi o João, porque pra mim ele tem uma cara de ser também muito fofinho Jura, amigo? Mas p... ele falou que ele é meio surtado. É, a senhora tá... Eu perdendo. não sei. É, é porque eu ele sei. é linda, ele... o sotaque dele deve ser forte, aí parece que ele é doce. <risos> ele dá aquele som doce, é, ele tem uma ele cara te mata... muito fofinha. Ele te mata com bondade, né, amigo? Celenator. <risos> <risos> ele é Selenator. Selenator. <risos> Ai, gente, aí. assim... Quem que, eu disse que vai ganhar, espero que vocês ganhem, Tá? É, falta o que é para gente agora, além de jogar alvo em todo mundo, comentar a vida desse povo toda a parte de foto? Eu Vou acho que do... agora é tipo torcer, né, gente, é... para tipo, tudo certo, para as pessoas tipo levarem na brincadeira, para saberem que tipo provavelmente elas vão ser muito amigas das pessoas que elas vão conhecer aqui. Então tipo que nem o GB falou antes, foca nessa parte. Né, que quando você falou pra Nico, tipo é pressão psicológica, é estressante, tipo, vai ter muito momento de angústia, mas tipo valoriza o trabalho do pessoal da moderação, que tudo é feito com carinho, a plateia, tipo, por mais quando, às, às vezes alguém passa do limite, mas todo mundo tá querendo brincar, interagir tipo, é. normalmente de forma amorosa, então tente levar em consideração isso pra que, tipo, você não sofra e se divirta, porque é um... É uma porta de entrada para drogas mais fortes, como o Incombu. <risos> e a virada Compram. do mundo Novo. É. Tipo, então, veio assim, um caminho que estamos de braço aberto para vocês. Provavelmente vocês vão sofrer é. se divertindo. Tá? É. E aí temos é. um problema, porque assim, isso daqui não é Valeia Azul. tá? Você não está <risos> jogando um negócio que vai te matar no final. Mas assim o objetivo é brincar, é se divertir. É uma pressão? É uma pressão, porque a ideia é emular um reality show, uma competição, parará. Mas assim, gente, no final, você não tem noção como é legal depois, acaba isso, é, tipo assim, o pessoal se encontra e todo mundo relembrando e conversando sobre jogadas, você vendo a pessoa que, tipo assim, sei lá, te traiu. Sabe? Quantos casos tem de gente? Eric, um beijo. Eu estava na minha casa, às vezes, jogando comigo um reality show, e a gente jantando, ele foi e usou um ídolo no jantar e me traiu. Isso online, <risos> na minha frente. Já aconteceu também, da pessoa vir na minha casa e depois me trair. Mas tipo, não, trair. não importa, é. né? Não, não porque, importa, tipo, porque tipo, é um só faz jogo. parte faz, parte, faz né? parte, é isso aí não leva nada pro pessoal, acontece quem você tiver que trair, você vai trai, faz a sua jogada porque no final, tipo, você vai conversar com a pessoa a pessoa vai entender que foi parte do jogo isso, que foi uma coisa que você fez que você queria ganhar, mas que não foi nada pessoal, né que foi uma coisa que você é. só fez no, na, no calor do momento do jogo mesmo é. porque querendo ou não, é um jogo de traição é um jogo de mentira, então você vai ter que mentir você vai ter que trair várias pessoas no jogo para poder passar para frente Uhum. Sim, é. não esqueçam as premissas do jogo para não achar que é uma coisa pessoal contra você, que alguém está tentando te atacar. Não, na verdade, é, tipo, a pessoa não tem como ganhar se ela não mentir. Alguém vai ter que mentir, alguém vai ter que ganhar. Então não vai ter o que fazer mesmo. E é, tipo, eu acho que está tudo tão lindo. Eu estou muito feliz com esse cast. Eu estou muito ansiosa ah, para é. ver todo mundo jogando. Ai, tá tudo lindo. <risos> ah, então, acho muito no começo é tudo lindo. Eu acho que é um cast muito promissor. Eu acho que a gente não vai ficar em tempo de marasmo, sabe? Como acontece às vezes em algumas temporadas. Tipo assim, ninguém faz estratégia, tá tudo muito previsível. Uhum. Eu não tô achando que isso vai acontecer com esse cast. Eu acho que as pessoas... Pelo menos pelo que eu li, assim, né? E o que eu fucei no Facebook de vocês. Eu joguei <risos> o CPF no Serasa. Eu acho que vocês estão aí pra provar alguma coisa. Sabe? Não, mas eu acho que vocês estão aí pra, tipo, querer jogar e ganhar, sabe? E eu acho legal. Eu também. Eu também gostei muito. Vi bastante gente animada com o jogo. E pra você jogar isso, você já tem que entrar animado mesmo. Porque aí você vai conseguir manter essa animação e até o fim, porque... A pressão, quanto mais o jogo passa, mais aumenta. Ela nunca diminui. Exato. Tipo, Você fala, ah, eu só não quero ser first boot Ah, eu só não quero ser second-boot. Aí quando você vê, você fala, putz, a pior coisa é ser barrado. Aí, tipo, nunca, é... nunca vai ter um momento bom, vai ser sempre <risos> ruim. Então, aí, abraça e pronto. É, parceiros. E a gente vai ficar por aqui. Obrigado, Bia. Obrigado, Guys. Ai, gente, nada, que agradece. Obrigada, meninos do VD, por terem chamado a gente. Fico muito feliz de participar. Obrigado mesmo. Depois do flop que eu fui, pelo menos alguma coisa tem que aparecer, né, gente? Muito obrigado por essa oportunidade. <risos> eu também, eu tô desde a décima temporada achando que vou ser chamado pra uma terceira. Nunca mais. O máximo foi isso daqui, mentira. Agora vai chegar, amigo. Obrigado, gente, pessoal do VD, toda a moderação. As artes estão lindas, o jogo está incrível e vamos seguir, a plateia está sedenta. <risos> Beijos! Beijos, gente! Beijo, gente!